É uma capacidade de autoavaliação do caralho Tu reconheceres em ti comportamentos que poderão ofender Jesus Não achas que conversaste a ti próprio? É um bocado Xunga no sentido de estás a tirar o pão à mesa ao padre? <risos> em determinados contextos sociais pode ser aquilo que não, não te apresentas a dizer olá, eu sou o Francisco é e a, até aos 11 anos andei no colégio de Opus Jesus para os meus discípulos <risos> um copo d'água e um bico não se nega a ninguém <risos> <risos> e eu estou a tentar criar a minha cena, estás a ver? tipo, em palco o meu texto da mesma forma que tu não vês e, edição dos memes e assim como a minha, não é? noutros sítios, estavas a dizer ah, agora vejo pessoal que faz parecido com os teus e não é a primeira vez que as pessoas dizem isso porque efetivamente existe algum tipo de linguagem ou expressões e tu achas bem mandar-me esta merda? <risos> tu sabes com quem que é que estás a falar? o rei do meme português e tu Vai, aqui eu a mandar com bits. o dono da página mais prolífera de memes portugueses eu, eu, eu cuspo em ti, tá? <risos> que era tipo fazer um beat que era o Fernando Rocha no Universo Alternativo Em que, que era, e ele era não, <risos> não, em que ele era negro e fazia piada sobre pessoas brancas Quem era o Matumbino Branco? Não, não, em vez de ser o, o Tiburcio e a Matumbina era tipo o Afonso e a Constança O Sinal de Cor, na minha opinião, estás a ver? É, tipo, a pessoa mais podre no humor negro em Portugal Independentemente de ser o pai do Mornel, lá como chama, estás a ver? Porquê? Porque é a pessoa que mais vitimiza, mano. Estás a ver? É a pessoa sim, sim. que mais. E usa a bandeira do... de ser irreverente, de ser diferente, de ser. Uh... de, não... de estar-se a cagar para toda a gente, estás a ver? Sim. Quanto mais vezes tu dizes que estás a cagar, não estás a cagar, mano. Mas nós ainda não conhecemos esta realidade. O que tu sabes é que se aquelas pessoas ficarem caladas, desaparecem do, é. do teu Twitter, do teu YouTube, do teu Instagram e passaram à irrelevância. Muito rapidamente. Joga pelo mérito do trabalho. Tu não estás a separar a arte não, do artista por, aí. Mas, mas lá e, aquilo, e depois há três coisas aí, a é arte, o artista e o marketing. Há uma ideia que eu adoro, o Fernando Mendes e não sei o quê. Eu gosto, eu, um <risos> eu gosto da pessoa, mas eu gosto é do programa. Porquê? Porque o programa faz-me lembrar os meus avós. Porque é aquela cena que quando eu ia ao caso dos meus avós, estava a dar. E a personalidade dele faz-me lembrar a minha avó. Eu também gosta de cemitérios, e eu sei que... por essa lógica, certo? <risos> <risos> não, sei, não sei, A iniciativa liberal é a melhor página de memes que existe. Mas a assim cena é que a iniciativa liberal tem toda um, uma equipa de marketing atrás dela, a fazer aquilo, o Chico está a falar daquelas pessoas que é tipo Tozé, que o Tozé é do blog ou Tozé é do Faste? PSD ah, ou do. E, que e uma página criam memes, criam tá uma não? página tipo... Subsidiários! <risos> <risos> Sim, depois, o, o, o Tosa e a Anitta criam uma página chamada Consciência de Classe. <risos> João Soares, que foste catequista podes dizer-nos o que é que Deus fez ao terceiro dia? Ao terceiro? Ao sétimo dia? Ao <risos> terceiro dia subiu? <risos> sabes o, eu... a sequência <cười> para é assim, fila, mas sabes o que é que Deus fez ao sétimo dia? É assim, eu acho que nenhum cristão sabe a sequência, não é? É? Cendo, acho que ah, é não, sei. não, há de haver quem sabe. Uh, fez luz é o primeiro, não é? Essa é essa é o único que eu sei. Espero que foi porque senão... que, <risos> não. <risos> não, no sexto foi... O homem, não é? Como é, estava é escrito. É, porque imagina, ele teve que fazer tudo o resto antes de meter um gajo aqui, não é? Pois claro, pois claro. Porque se não o gajo e o gajo é que fazia as cenas por ele. E ao sétimo? Descansou. Porque tudo o que é divino tem que descansar. O Nuance Podcast também vai descansar umas semanas. Ei! Ei! este gajo, este gajo teve o dia todo mano. a pensar <risos> nesta Esquei, mas não disse a ninguém não mano, pediu, mas oh, Chico, não pediu, e ele não pediu a opinião Chico de nada Chico, hoje de um trabalhão caralho zero, Teve o dia sentado no escritório com uma caneta a escrever este. e atenção, saiu tudo de uma forma <coughs> suave, mano super tipo, natural tipo, eu estava a suar para caralho não acredito que este gajo vai-me perguntar se nas da catequesa Para pa' abrir e eu... Acho que o meu colega disse, vamos fazer uma pausa, senhor? Me o surprete. colega! O meu colega de, de escritório disse, meu colega de painel vamos fazer uma pausa um, Mas eu, te, eu nem quero falar por causa... de. Tu falaste tão bem que eu quero que tu fales falaste tão bem! Tens uma, uma, uma, uma, uma dica sequente a esta primeira? Mas, Pensaste é, é, é, é, é, é. no resto ficou, do discurso? Ficou, ficou, Perdeu-se o timing Porque vamos aproveitar esta pausa Para, para repensar uh, aquilo que, que estamos a fazer Para descansar, obviamente e portanto, como estamos na silly season, vocês estão de férias, podem ou não querer consumir o um nuance, mas o que devem fazer é partilhar. Por favor, partilhar este episódio, se virem no YouTube ou no Spotify, e façam com que o algoritmo goste mais de nós, para nós podermos ser os maiores guias de Portugal. E, neste, e hoje, como vai ser o último episódio antes de umas vacaciones eh, merecidas, temos connosco Vasco da Grama. Uh, 50% dos memes congelados, humorista, um, pessoa muito simpática, jogador de LOL profissional, um, e uh, pronto, e, e é bem que temos aqui esta pessoa porque era alguém que eu já queria trazer aqui há bastante tempo. Com uma porque, camisola muito gira. Uma a camisola a dizer Gondomar, foda-se, de facto, yeah. que está à venda, tens, tens, tens a, estás a vender <coughs> essa camisola ainda. Yeah. Por isso, quem quiser comprar o merchandising dele pode o fazer na página de Instagram, baixo da grama. Um, e é uma pessoa que eu acho, pessoalmente, que é das pessoas mais engraçadas em Portugal. Arrisco-me a dizer isto, por isso falo agora a ti. Se quiseres falar, senão eu também acaba a clicar o podcast. <risos> <risos> <risos> Foi só por também, depois que o Chico disse, o que é que vamos fazer mais aqui? Foda-se, oh, nem sei. Fiquei mesmo. Olha, obrigado. Nada. terem trazido aqui. Tchau, tchau. Muito sucesso, nuance. Sim, mas acho mesmo que és uma pessoa muito engraçada. Neste momento estás a fazer stand-up e eu queria yeah. foste catequista e se calhar podíamos entrar mesmo, Rapaz, por... <risos> <risos> somos o podcast de que... podíamos <risos> entrar por aí, que é tua <coughs> um, sendo ex-catequista, estás a ver, e tendo um sentido do humor bastante mórbido em alguns aspectos, eu não quero dizer negro, mórbido. mas tens, sim, um bocado mórbido, sim. <coughs> Tens um beat, que, eu não vou dizer que um beat, nem, porque as pessoas podem te querer é, ver o claro. vídeo mas tens, mas tens um sentido de humor mórbido Um pouco mórbido O que é que fez um catequista deste catequese até que é? Décimo segundo? Uh, não, não porque eu depois comecei a trabalhar tipo, para mais cedo, mas... Pensava que ser catequista era uma profissão <risos> Ou é uma vocação? Que, é uma vocação. Houve uma altura, tipo, eu dei, dei catequese nos Capuchinhos aqui em Gondomar e havia uma altura que a minha vida era mesmo só, tipo, o fim de semana lá, tipo, sábado dava catequese, depois domingo tinha cena de grupo de jovens, era mesmo aquele chaval que estava mesmo aplicado nessas cenas. Só Na que... comunidade. Yeah. Porque, tipo, não é para estar também aqui a puxar a brasa aos capuchinhos, mas é um sítio muito fixe, porque tinha uma cena muito diferente, que era, nos outros sítios o pessoal dizia, ah, eu vou para lá e as freias cometem-me a ler o catecismo, e é isso. E eu, como motivo catequistas que eram de, quase da minha idade, tipo só nos 18, 20 este é uma maneira muito diferente de puxar por ti, estás a ver? uma cena mais tipo, vamos pegar este fim de semana e vamos juntar cobertores e oferecer-os sem abrigo estás a ver? vamos todos para o Porto fazer isso cenas que nós também fizemos com os nossos miúdos, estás a ver? e parecendo que não, isto dá-te uma visão diferente do mundo, tipo eu, eu, eu não sou um gajo religioso agora não sou, acho que ultrapassei essa fase pá, claro que toda a gente é livre de acreditar naquilo que quiser, não é? Mas eu não acredito em nenhuma entidade divina, estás a ver? Mas há muitas cenas que eu aprendi na catequese. Isso de te dares, né? é um bocado clichê, mas essa cena de te dar, acho que é uma coisa que, que toda a gente... Não, devia ser... Toda a gente devia aprender um bocadinho, estás a ver? Nem que... Pá, se não for pela catequese, pela escola, pelos teus pais, estás a ver? Porque foi uma cena muito fixe que eu aprendi... Por acaso, aprendi na catequese isso, estás a ver? E é uma coisa que... Me, pá, que moldou muito a minha personalidade. Estás a ver? <coughs> em caspete uh, Tu antes não... passavas por sem-abrigos e cuspias na cara? Uh, e passaste então... a oferecer cobertores? Então, se calhar eu nunca fez isso porque sempre esteve na catequese é assim, é Ele nasceu e foi concebido não, na catequese <risos> Eu nunca tinha visto o sem-abrigo antes de ir para a catequese a ver. <risos> <risos> Eu tinha ouvido falar dele, estás a ver? Só que não sabia Tipo unicórnio E unicórnios? Eu, <risos> eu, mano, queres um cobertor para quê? Tu tipo, vai para casa, tipo, foda-se, estás aqui na rua yeah. E agora e passaste a ter essa consciência mais social, <risos> não é? Não, por isso, eu, por é que eu, eu acho que foi a ti que eu disse tipo, não tenho mesmo vergonha de, de dizer que dei catequese, nem que andei é na uhum. catequese. Porque lá está, tive um grupo mesmo muito fixe, e aprendi assim, e conheci tipo, o meu melhor amigo, que mora aqui no Trabalhão tipo que nos nos capuchinhos, na verdade conheci no karate, no karate. Sim, mas, sim, mas eu acho que não tinha imagina. E, há pessoal que, imagina, eu na faculdade, quando dizia isso, ia do catequese, e eu, eu acho que eu quero, sei o quê, e eu ficava tipo... Não se queres levar no boco, não, não, não dizia isso, mas, uh, mas estás Pedição a ver só divina mas tu, achas, mas tu achas que mas tu achas que por exemplo tu tinhas isso da catequese. Já não achaste alguma coisa dessas Chico em que tiveste que tinhas vergonha de, não era vergonha uhum. Mas que tu disseste que não tinhas vergonha né? Mas que se calhar consoante o espaço e as pessoas com que tu estavas Não quisesses Não partilhar um, Consegues adivinhar o que é para mim Até é bastante semelhante a dele Uh, Andar uh, no, é no Opus que... Dei? Exatamente. Okay. Reiki! Não, Reiki! Porque... <risos> Ei, ris. Vamos perder, o Duas acabou de perder. <risos> 15% da <de> audiência <risos> faz Reiki. Não, mas Opus é. Dei, exato, Opus Dei. Também tem a ver com... Hum, é uma coisa muito é. religiosa. Como, como, tenho, como, como a ideia que tem, lá está. Eu, eu nunca tive vergonha, mas em determinados contextos sociais pode ser aquilo que não, não te apresentas a dizer olá, eu sou o yeah. Francisco I'm e a, até aos 11 anos andei no colégio de Opus yeah. yeah. <risos> Mas isso é diferente, não, não tinhas controle sobre isso? Pois não, mas molda a tua experiência, a certa altura aquilo também é uma escolha minha, a... Tal como eu saí por minha escolha okay, tá Por okay. exemplo, o Bessa tem uma coisa que como, eu como amigo, custa-me uma beca às vezes ouvir ela falar e tipo é daquelas coisas que me. Reiki. <risos> é daquelas coisas que me. Pá, que eu sou amigo dele. Mas, mas que também se não houvesse a priori não que se ele é. faria isso, os caras não afastava e não, eu vou dizer aqui no podcast, estás a ver? mas não é uma coisa que eu apresento o Bessa pessoas que eu conheço, olha, este é o BS, e já foi escuteiro estás a ver? <risos> que é uma coisa que <risos> ah, ele fala é tudo ligado à instituição não. da igreja Católica é verdade é tudo é verdade. ligado, realmente é tudo ligado é engraçado, é tudo ligado à é. ou seja, é tudo... existe se calhar uma vergonha inconsciente Uhum. de em 2020, ou seja em tempos mais modernos porque se calhar antigamente era se calhar até um orgulho digamos assim, dizermos que andámos e gostámos Exato. A eu andei e cortei, curti, ah, mas eu nunca tive problemas em dizer pois, percebe como é mete impressão isso <risos> opá <porque>, imagina também <coughs> opá, eu, eu, também, eu, eu também achava que mesmo na catequese o pessoal às vezes olhava um bocado de lado para mim, porque tipo, a nossa backup. Tipo roupas bandas largas, roupa de hum. basquet, depois comecei a fazer ah, tatuagem. Eu por acaso eu estava vez... a imaginar-te, juro que estava a imaginar-te na catequese, mas de, de camisinha, <risos> não, <risos> e tinha-se o fato da catequese. Não, uniforme. Não, e mesmo, não tinha tipo modo catequese, modo, modo João, estás a ver? Assim, okay. Eu, eu lembro-me claramente de uma vez que fui e estava tipo, a fazer uma apresentação qualquer e tinha acabado de fazer, acho que foi esta, que era a maior que tinha feito até agora, Muito e via toda momento. a gente olhar para o meu braço, eu disse. Não, não estou a sentir fixe. Ansiedade bateu? -te? Ver. Por acaso. Por acaso aí já não, não tinha muito. Então desenvolveste a ansiedade. <coughs> Quando deixaste ir à igreja, já reparaste nisso? <risos> que merda! O que é que eu vou fazer a minha vida? Tenho que, voltar a, tenho que voltar a encontrar Jesus. Não é isso, mas se calhar tu. Não sei, tivemos aqui a, a Raquel e, e ela disse uma coisa que foi. Ah. Eu não ela disse que não falava com Deus ou fala, ela disse falava com Deus que falava com Deus, ah, okay. Deus exato, ela disse falava com Deus e que isso aí te funciona como uma espécie, pode funcionar como uma espécie sim, de terapia sim. tu, pronto, falas uhum. com uma pessoa ela vai falar com Deus, tu tens as respostas se calhar na cabeça dela, poderá ter respostas que ela inventa, que estás a ver? Então, por inventa que eu não quero ofender ninguém <risos> <risos> sim, na tua perspectiva sim, e na minha sim, nela, e na do Bessa e, e na do João pelo que ele disse sim, <risos> mas se calhar pode ser um... Uh, não sei, se tu fal falarás melhor do que eu sobre isto, mas poderás. <risos> não, bro, falará melhor hum. que ele sobre isso porque é uma pessoa que. Ou seja, tem um profissional, tipo, uma pessoa competente a falar com ele sobre esse assunto. Ah, sabe? ok. Eu não tenho Deus e não tenho uma pessoa. Um... Não, mas... Quando a Raquel disse isso a semana passada <risos> Eu disse que para mim era... Eu, eu até adotava essa estratégia comigo Como eu, para mim, uma pessoa que reza Está a falar com ela própria Por isso é que eu estou a isto? Então pô? eu tinha conversas comigo próprio, sim Mas tu, que tu falavas com, um, com o teu psicólogo, estás a ver? Sim Pronto, é isso? Não necessariamente Mas, mas pode... é o cotidiano Porque o psicólogo seria mais o padre hum. tu Vais lá, se confi confi a confissão, a confissão. Yeah. Não, ok mas nós não temos isso, eu não tenho isso. Porque imagina, para mim a minha confissão era muito utilitária. No colégio onde eu andei, havia coisas magníficas. Uma <risos> delas era... saber uma, quem o, é que fez merda. Andei cá, uma uma delas, filho, não, não, não, não, não. não, não. Isso, o maior secretismo ali daquele confessionário. Nunca houve um problema. Era o padre dizer... Me contou aos teus pais. <risos> <risos> e é por isto que a igreja está mal. E, <risos> não, ponto... não é por isto, é porque eu fiz para chegar a isto Fizes, fazes, um pouco Claro, farás, esperemos que, que eventualmente não o faça Isso. Mas estava a dizer que no, havia uma coisa magnífica no colégio onde andei Que era a confissão que era um papel, passava, imagina, o teu dia de confissão era a quinta-feira, não me recordo se era uma vez por semana é, é, é, acho, que era, acho que era 15 em 15 dias E marcação com Jesus? Uh, não, tinha várias <risos> canções com Jesus para as festas de Natal e fim de ano Mas que é ele e ele avionzer? Um o quê? As marcações com o padre canções. Não, não, o Jesus? não era com Jesus Não, é com o padre, é, o padre não. é uma extensão de Jesus bo. ok ah, mas a confissão. É co de, deixa, deixa, -me, deixa -me Mas confissão, porque eu já vai, confissão, é o padre que está. Não, o Chico eu fala sei do padre, é mas confissão. o padre é uma extensão de Jesus. Uhum. Ou seja, o Chico está-se a confessar a Jesus. Sim. sim. De tal maneira que tu podes confessar-te, é uma prática aceita, tu, tu podes confessar-te uh, sem padre. Podes confessar-te perante ti e Deus, da tua relação direta. Imagina okay, não o que é que valida isso? É a hóstia, tu só hum. podes tomar hostia se, se, se estiveres, eu ia dizer, purificado, mas não é termo Mas Pode então é para isso não tens que ir várias não é uma cena tipo, da igreja que tu tenhas que ir várias vezes à confissão? Não, pelo menos uma vez. É é sabes quando vais, mas as pessoas, mas repara, instituições dessas que estão tão entranhadas na cultura não precisam de dizer a regra é esta. Há regras que é a missa, é o domingo. Mas, por exemplo, olha, a minha avó, hum. sou hiper religiosa, vai à missa ao sábado às três e meia agora. Diz que já conta. O que interessa é para ela. Para ela já conta. Está tudo. Claro, isso eu concordo. E ninguém vai dizer que a minha avó não é... Não é eres, Não é religiosa. Mas, tipo, <risos> não achas que conversaste a ti próprio é um bocado chunga no sentido de estás a tirar o pão à mesa ao padre <risos> yeah, é um bocado, é Que Como eu, eu, com eu peguei-vos aqui na maneira. eu, eu, vez eu estou, <risos> às vezes estou. Perdi é, padre. É, é na... Eu adoro tentar perceber o mais sobre merdas religiosas. Quando eu é. estou a trabalhar, é. imagina. Cultura, e como, e como bolachas ou algo, deixo o um pacote. Eu, em vez de deitar ao lixo, não deixo lá, porque senão as pessoas que perdem o trabalho é essa teoria é essa teoria mas sobre a confissão e o trabalho importantíssimo do padre é que era uma folhinha que passava e quem quisesse assinava e ia à confissão durante o tempo da aula os meninos estão sem fila sim claro que toda a gente era não era menino em era imagina nós os três assinávamos, o Castro era o primeiro. O Castro ia demorar o tempo que quisesse, mano. <risos> claro que se houvesse um padrão e que tivesse a demorar 40 minutos a chegar era estranho, mas o, o, tava, o Castro demorava o tempo que quisesse, estava fora. Mate, podia estar em matemática, só não podias num teste ou o que fosse. mas Fosse, o que fosse é imperativo que se tu... Mas aposto que às quintas nem havia tens, testes por causa disso. Tu disto. tens que cumprir... Não, não, não, mas isto está sempre a... Já não, não me lembro como é que é. Não, mas tens não testes, roda-me, não, não não, importa. Importa, O que importa também. é a história. Vai à história irmão. A história é essa, é que depois um puto com 11, 12, 13, até 18, né? ou a partir, Aquilo é para ir a partir do segundo ano. Um, dos 7 aos 12 sai pela escola sozinho, a escola vazia, está toda a gente em aula, ah. e vai até à capela, Fala com o padre e volta. Tudo sozinho. E há essa, ou seja, há essa confiança nos putos. Certo. Eu digo putos porque são só mesmo homens, para quem sim, não sim, sabe. Sim, sim. E iam, íamos eu, eu, eu também fui várias vezes, e eu tinha uma visão super utilitária da confissão. Eu chegava lá e listava. E depois, como, como, já para o fim, como de, houve anos que, que não fui porque não, não acreditava, e para, e para, para aí no meu último ano fui algumas vezes, uhum. naquela de... Deixa lá ver se. há que é alguma coisa que. Selmiogo. Se calhar. De facto, foi aí que a minha vida começou a ir abaixo. Ele não reciclo. O padre abre a porta. Não, eu tinha. Eu tinha <risos> uma. Eu tinha. Eu tinha eu, eu, assim, no final, eu já tinha uma lista, estás a ver? É já ia com as Sim. coisas escritas? Já tinha, não, imagina. Era uma lista de cenas que eu ia lá e, hum. e, e, e, na verdade, ao contrário do que, por exemplo, faço em consulta de psicologia, não me abria. Porque o objetivo daquilo é abrir isto de alguma maneira. Confessar os teus pecados exige uma, uma relação de transparência. E como aquilo a mim, naquela altura, me dizia pouco, hum. e havia outras pessoas lá com quem eu falava, professores nomeadamente hum. mais aprofundadamente, é. eu ia lá e chegava, um, bati na minha irmã, menti, <risos> um, <risos> não lavei os práticos, mas sim, mas já tinha três ou quatro cenas que eu dizia. Sim, porque de, realmente há 2000 mil e 2020 anos atrás, um dos pecados era não lavar a louça, estás a ver? a louça sabia. era pecado. <risos> pecado. Uh... Todas, todas as semanas batia -se mas sabes, Mas sabes que é isso como, é. que é uma é. coisa? Tu, e mentia quando estava lá, porque não tinha batido é. na minha irmã. Che, que, reviste, tu mentias durante a confissão. É isso, era não, isso que é. eu fazia mesmo. gravíssimo ao padre. Tão santo que nem tinha pecados para. Mas é uma capacidade de autoavaliação de caralho. Tu reconheceres em ti comportamentos que poderão ofender Jesus <risos> mano imagina porque é de que te ofendam a ti Não, porque no, no, teoricamente isto é uma das falácias de, de, para mim da religião é que Deus criou a toda a gente estás a ver? Hitler era um produto de Deus Hitler, independentemente do de, de, de que podemos dizer Hitler era um produto de Deus por que, é que, por que razão é que Hitler se tinha que confessar se Hitler é um produto de Deus se Deus criou Hitler estás a ver? supostamente já não, porque, não, cria... porque já não, porque, não, porque desde o Deus do momento em não. que Deus cria a humanidade e do momento em que o Hitler é criado, já vai de que é que uma distância é? temporal muito grande. É, é este... isso, vem aí, ah, Hitler, okay. O, o, o Hitler uh... veio aqui. não, Hitler, o qualquer uma pessoa. Qualquer tá uma pessoa, de pessoa eu estou postos, isto, eu fiz, isto errado, fiz isto Sim. errado certo. Quando isto, aquilo, eu aquilo aqui, que fizeste eu foi eu só que... uma extensão daquilo que Deus quis que tu fizeste Tipo, se Deus nos criou, porque é que nós temos pecado? É a fuga para esse argumento. É ok, está-se vendendo os livros de vitro que mas, mas depois, queres pinar, queres pinar, mas, aos, queres pinar sim, aos 17 eu acho, eu, acho tu, eu acho que das poucas coisas certas que eu ouvi <risos> Vamos, falar lá, isso, <risos> Vamos falar sobre isso, Carlos. O que é? Vamos falar sobre isso É verdade, Bruno, tu não <risos> podes pinar, <risos> primo? Não, eu não posso, é verdade <risos> <risos> Mas é uma condição médica <risos> <risos> Agora convivem a sermos patocionados pelo Bluetooth. Bluetooth. <risos> e hum. só as piada, é tipo uh, no espectro do pecado para uma criança o <coughs> está inserido matar e não lavar a louça <risos> já reparaste nisso? é tão mau para uma criança e depois eu, eu... Não, não, não. tens que ouvir os teus pais <risos> mas os teus pais forem pessoas de merda uhum. estás a ver? Sim. tu tens que ouvir os teus pais porque os teus pais mandam em ti <risos> imagina o que se... que teu pai está a dizer Sim. mata aquele cão é, imagina, tu não matas imagina, imagina espera, espera aí pai não, não, um bom filho segundo a bíblia matava <risos> lá, não, segundo a bíblia o bom um filho, bom filho matava uhum. um bom filho sim mas também também tem ou desenvolve discernimento ok da e... mesma forma que se o teu pai te mandar matar hum. um cão é crime que tu tens 11 anos mas és inimputável não vais ser responsabilizado por aquilo é, é, é, assim, é crime se tivesses 20 sim também não é só porque tens 11 anos não, não, se tu tiveres, o crime não é teu, é o que eu estou a dizer. É ah, do teu tipo. pai. Sim, senhor. Okay. Ou Sim. seja, não é uma <coughs> cena que seja exclusiva da igreja. Sim, Mas não? fomos também pegar na Bíblia, um dos mandamentos é não fodas ninguém, por favor. <risos> isso Maria <risos> é. Boé, bueno, não é? não cobisse a mulher do próximo ah sim, já estou a perceber. e se for de longe? ah pá, é é que olha, olha, olha não, mas não cobisse a mulher do próximo e não cobisse o homem do próximo também falta oh, mas isso, naquela, mas altura... isso no, naquela altura não tinha problema yeah. podias comer um gajo na boa yeah, não era gay não era que isso. Não, era... não sei é se és Não homo. Não, não, não. Já não, não. Não, não, mas... te dizer no não Roma no final. Há relatos de relações homossexuais nos romanos em que não eram tidas como cenas, pessoas assumidamente mas homossexuais. Isso, mas isso, isso é Roma pré-cristianismo? E pré não é Durante também? Como a, como a Raquel estava a dizer aqui. Ah, ok. E depois a parte, que eu não, não falei com a Raquel mas se quiserem partir, que okay? é fun fact que existe uma teoria de que Sodoma e Gomorra né? o termo sodomizar vem daí que é violar, penetrar analmente é por causa da história de um gajo que, tava, que era de Sodoma e recebeu um grupo de de Gamorra. De, de pessoas, um grupo de, de viajantes acho que era assim hum. e, e no original diz nós viemos hum, conhecer-te que queria dizer várias coisas na tradução. Eu e o que entendendo. é que o gajo, e o que é que o gajo, o gajo fez? O gajo pinou com eles, supostamente. Ah. E Expulsou-os mas isto é primeiro testamento, atenção Foi que testamento. Que é o mais próximo é da testamento. realidade é o tipo, historicamente é o mais próximo do acontecimento é, é o primeiro conto é, não, não, só, só Quem é, é primeiro, o primeiro um ponto eu agora, eu agora posso, eu posso estar a cometer várias incorreções mas a, a história geral é, é esta ó está bem relacionado uh, tu, fodes, tu fodes sete gajos e de embora também num, já chego, aqui, não. não, é, não, é, não importa, já, gajos, já chega. agora, não importa, de já chega. Ele expulsou-os então no dia seguinte, <risos> Deus, <of> <risos> quando estavam a sair, Deus destruiu a cidade e ficaram lá dois pilares de sal. Eu não lembro, como é que é? De sala? Sim, aquilo é mesmo estranho, estás a ver? Mas basicamente Deus aniquilou então, só morreu. a cidade por causa como disso. É então, qual, qual foi o pecado tão grave que as pessoas daquela cidade cometeram para Deus ter destruído aquela cidade depois da saída dos viajantes? Anal. É <risos> sexo entre homens, depois há várias interpretações, não é? Foi ouvindo várias interpretações e reinterpretações, ok? Mas, aparentemente, as, as traduções uh, mais recentes sugerem, do original, dos textos mais antigos que se encontra desse episódio, uhum. que o, o pecado cometido foi uh, ter ter não sido receber mal... bem as pessoas. Exato nomeadamente pessoas que na tradução não pessoas imigrantes pessoas de fora ah. ou seja até toda a contra argumentar. <risos> <Ele>, interpretações não... <risos> bro curto bueca, não tem isso <risos> <risos> <risos> <Curto não hueca. risos> eu sinto perder aí qualquer coisa pelo caminho não é, é deus assim ao passo, que calhar era, eram vocês eram mais fixe vou foder a cidade e houve alguém que disse Yeah, de um gajo. <risos> e aí, não falam gajos. Escreveu. Mas é, se, mas é marado, porque se, se desistir, e se de facto. Vamos imaginar que Deus tinha problemas na fala. De Jesus. É um gajo tipo incrível. Jesus era um gajo incrível. Estás a ver? Hum. Mas tinha problemas de fala. E não falava bem. É tonto. Estás a ver? Não falava bem, bro. Não conseguia. Mas, é mas, mas isso já é a realidade, porque. É a realidade. Então, <risos> é. Ah, não, mas é, é verdade. Tipo, há, as cordas de bocais, Jesus quis dizer que não. Vaticano, mas há nenhum estudo como, tipo, como é que Deus falou com as pessoas. Não, Jesus. Jesus não é Deus. Ah, sim, está bem, ok. Não, Jesus tinha problemas okay, com Ok, ok, ok. Estava a confundir okay, a personagem. Tudo que Jesus -se, pode ter dito, pode ter sido. Oh, oh, tão em atenção isto. Jesus era uma pessoa tão evoluída, um ser tão. Oh, mano, imagina, não sendo naquela altura super inteligente, estás a ver? Com uma linguagem avançada. Não, não é uma linguagem avançada, mas uma forma... De, ou seja, a linguagem era a mesma para as pessoas perceberem, mas uma forma de comunicar... Mano, diferente, estás a ver? E as pessoas não Entenderam souberam tudo interpretar mal. aquilo que aquela pessoa estava a dizer na altura, estás a ver? É uma possibilidade. Gosto. Hum? Gosto tu, É uma grande possibilidade. <risos> mas assim, não ok. Brincadeiras à parte, acho que é até uma teoria válida. O que é que tu estás a dizer? Tipo, porque muitas das histórias da Bíblia, não é? ele tentava, tipo, tu, a minha perspectiva de, de Jesus na Bíblia é: era Jesus a falar para um monte de burros, então tinha que usar sempre histórias, não é? Adaptar cenas para o dia a dia, para o pessoal perceber, tipo, que é aquilo, é que não é? O Jesus, agora estou aqui a tentar lembrar-me, ele resumiu os mandamentos só num, não é? que ama-te a ti ou faz... não é que é? não faças ao ou outro que não gosto que façam um a ti tipo. acho que não é isso isso é um ditado e Jesus disse mais vale dois passos na mão três, Jesus para os seus discípulos um copo d'água e um bico não se nega a ninguém <risos> Isso é que deviam ter Isso é que ter sido os mandamentos, bro. Coisas do dia a dia. Exato, exato. Tipo, tipo, não deixa o pão cá fora. Contribui a ver. felicidade das pessoas. Sim, não, mas, mas ele fez mesmo uma assim, cena. Ah, fez. Pronto, está escrito que ele basicamente sumarizou. É em tipo, ama, ama, ama os outros como a ti próprio, ou ama o próximo, mas, não, sei, não assim, estás a ver? E essa é ainda mais básica. Mas isso também tem que ser básico, não é só porque são, que as pessoas são burras, é porque ele está a falar, tem que ser apelativo. Tipo um stand-up comedian que conta as histórias <risos> para entregar a, a sua mensagem. O Hitler também, Qu Quando falo hoje teria Jesus hoje se ele fosse influência. Mas é, é verdade bro, tipo qualquer pessoa super influente, desde ditadores, stand-up comedians, hum. Uh, figuras públicas, tipo músicos, sim, sim, tipo sim. atores que sou, ou atrizes que são que tu, que de facto, tens e tu, tudo que eles dizem tu, tu comes. Tem que ser, sim. são pessoas muito, mano. São pessoas que têm um carisma muito alto, estás sim, a ver? Claro. Claro, tu, tu podes ser, uma, a, ser a pessoa com a melhor ideia de todas. E vamos para o do stand-up. Que é o que também tu fazes agora. Sim. Tu podes ter, mano, o melhor texto de sempre. Se não souberes, tipo, chegar às pessoas com o que é que tu estás a dizer, estás a ver? Mano, não vai haver um riso. E isso sim. é uma coisa que, por exemplo, a mim. Uh, mete-me uh, impressão como é que às vezes mete-me impressão, não me mete impressão, mas é engraçado ver como é que às vezes um texto tão não é nada especial, tem tanta piada uhum. e outros textos tão bons não tem piada nenhuma, estás a ver? Uh, como é que tu, como um, como stand-up, posso, agora já te consideras um stand-up não? Não te consideras, mas não, tu como stand-up, tu como mas... gajo que faz memes que agora <risos> também faz stand-up <risos> oh, um, um gajo que faz memes gajo que faz memes e agora também faz stand-up tu... Um... Não te acontece isso que é, <coughs> tu estavas em casa há tanto tempo, né? a fazer mimes uhum. né? Fazias um mime, o pessoal se Digo, ok, aqui posso pegar nisto Tenho este, tenho este mercado, vou falar do Doraima, tem piada, vou falar do, ah. do um, vou falar do a preço certo, tem piada O pessoal associa, este é o meu público, eu estou aqui neste, claro. neste nisto, estás sim, a ver? Sim, sim. Vou passar isso para o vivo, tenho um tenho mime um sobre isto, vou sim, pegar sim. mais ou menos nesta ideia, vou criar um texto sobre esta ideia, estás a ver? E sim. tu quando estás a escrever o texto, e tu de passar do texto para a vida Tu queres uma pessoa com ansiedade, hum. tu não tens aquela merda que é <coughs> isto não vai ter piada nenhuma, ah, sim. o pessoal não vai curtir, mas eu acho que, por exemplo, o, um, o Ricardo e o Fábio, uma vez contaram-me que eles têm aquele, o, o espetáculo deles, não é? E eles estavam a dizer: antes do espetáculo, eles estavam a escrever as cenas e estavam a dizer: Tipo: pá, nós não temos piada nenhuma, estás a ver? Uhum. E vocês sabem perfeitamente que isso não é verdade. É, é o síndrome de, de impostor, não é? Exato. Yeah só para deixar aqui Ricardo Couto sim, e Fábio Pascoal, classe média baixa é um nome do especial muito bom é, podem muito ir recomendamos é. já cá vieram ah, e, e também para esclarecer tipo eu não sou stand-up comedian ok estou a começar a fazer mas então é o gajo dos memes é assim aqui, aqui quem é que és tu? Aqui, quem é, é João Soares? é o gajo dos memes é qual, e se ele tiver orgulho em ser o gajo dos memes deixa eu ser o gajo dos memes não, não, não mas Com eu não tenho ele, ele, ele, <risos> estava, ele estava a dizer que não por isso é que não a minha cena imagina porque é que porque é que eu não vou a. Imagina, eu, eu quando vou ao palco, eu não digo, olha, tenho uma página de memes, eu não sei. Também quê. para começar a ser a crimes para caralho. <risos> estás a ver a esquerda da Eu tenho uma página de memes. Exato, olha, exato. Abrem aí -me o Instagram, já agora. <risos> Sou eu a quem faço isto. E começava a ler os memes, estás a ver? Yeah. E agora tenho este que publiquei ontem e vou ler para vocês. Yeah. Não, mas. Um... Ah pá, não sei, tipo, eu estou a tentar criar a minha identidade também, porque. Eu tenho a minha identidade. Ah pá, isto, é, isto para mim é muito fútil dizer, mas pronto, tenho, tenho a identidade que é a página, não é?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 e extrapolá-lo, e quando eu digo ridículo é no, em pegar coisas também um bocado nostálgicas, tipo a cena do Doraima, tipo o Neco, estás a ver pegar personalidades portuguesas, que é uma coisa que gosto muito de fazer, que é por exemplo agora eu estou a fazer stand-up e, é, e quem me vê com esta t-shirt é pensaste que és não tem mais nenhuma t-shirt. Mas, mas é aquela cena de pegares na cena de Gondomar, estás a ver? Porque é uma. Portanto, tu não conheces o meu texto, mas eu hum. gosto de pegar em cenas básicas de Gondomar. E fazer tipo, imagina o, o, o Doraemon de São Pedro da Cova, estás a ver como é que o Doraemon, como é que tu pegas no Doraemon e inseres neste ambiente? Certo. Estás a ver? vais pegar nos estereótipos, claro. e depois também pegas um bocado, tem uma piada um bocado mais inesperada, estás a ver? E eu gosto de fazer isto, eu gosto de adaptar cenas hum, à minha realidade, porque eu já tentei escrever texto tipo, aquele humor de observação estás a ver? Ah, eu ia no supermercado e vi um, um pacote à a... Mas como em qualquer forma artística estás não, a desenvolver a tua identidade é que não, satisfaz isso criar, não é? Né? E isso não me colou, estou a eu gosto uhum. de pegar em cenas que me são mais. Mas oh, ao oh, broto, tipo, tu não deixa. Ah, sim, também um a de observação, tu pegares também no Doraemon e séries o do Doraemon num contexto que conheces muito bem. Ah, sim, mas, oh. mas, mas imagina, eu acho que. Mas já repararam que quando vão na rua e uma gaja vira está a fazer <risos> jogging e vira de 90 graus de repente. E... <risos> castro Obrigado por terem assistido ao nuance. <risos> <risos> uh, mas mas vou te dizer, eu vou te dizer isto. Um, é engraçado ver como é que, por exemplo, tu estás a ver? Tens uma pessoa que, que eu, um, tô, eu nunca te vi ao vivo, que é uma coisa que eu quero, quero ver uh, de facto, não estou a dizer isto porque estás aqui, uh, e é engraçado ver tipo o início da carreira de uma pessoa que eu acho que tem muito talento, estás a ver? e ver o quão borrado a pessoa está percebes o que eu estou a dizer, bro? Sim, sim, sim. porque tu de facto, tu estás borrado tu vieste sim. falar comigo, não sei se posso ser este aqui vieste, bro, sim. do género peraí, peraí, sobre, sobre o quê? não, tudo. <risos> não, mas qualquer coisa <risos> também <risos> não te preocupo o tudo do género, foi tu foi querias mostrar dia? um vídeo teu que tu fizeste não é? Para as pessoas darem a tua opinião, olha, fiz isto, dá a tua sim, opinião sim, sim, sim. mas. De certa forma, eu percebo, não queres chatear a pessoa, compreendo isso, não, não sim, conheces lá nenhum, começaste-me agora, estás a saber, não queres chatear, mas é. a forma como tu ainda estás, José André, ah, eu não estou, eu não estou, e de certa forma, uais, tu estás seguro do teu trabalho, porque tu tens que reconhecer que o teu trabalho, porque imagina, se o teu trabalho fosse uma merda, e tu que o teu trabalho era uma merda, tu não mostravas, estás <risos> perceber o que eu estou a dizer, sim, bro? Sim, sim. Tipo, eu mostrava, imagina, eu mostrava ao Chico, e ao Bessa, ah. bro, uhum. e ele ia-me dizer, bro, isto está podre, ou isto, não curti, ou curti, mas, Podes fazer melhor. Sim, sim. Se eu mostrasse a outra pessoa de fora do meu círculo de amigos próximos, é já é porque eu, eu reconheço que tenho ali um... qualidade. Parece que estou a dizer, bro. Eu hum. reconheço que tenho ali qualidade. Então vou pedir a opinião de Mas terceiros. É tu tá, tu estás aí. Não, bro. Não estás a perceber o que estou a perceber Estou a perceber porque. estou a perceber na minha estou a perceber porque. Como é óbvio. não eu Estás a falar quando eu te mandei o vídeo que eu filme aos hábitos, ou alguém que filmou. Hum. Apá, eu, eu gostei. Acho que foi uma noite que correu muito fixe, estás a ver? O público era fixe. Acho que as piadas encaixaram. Uh, mesmo bem, mas é aquela cena, estás a ver, tipo, é o síndrome de impostor, é tipo, eu acho que ainda não estou lá, estás a ver, então tenho que ir buscar opinião a diferentes pessoas, exemplo, eu, eu, como acho que o nosso humor vai assim um bocadito uh, mãos dadas, estás a ver, eu assim, olha, o caso se calhar era um gajo fixe para me dar uma opinião, mas ao mesmo tempo não quer ser aquele gajo que, volta em meia, mandou um vídeo, Olha, vê aqui este sete, 10 minutos e diz-me o que é que achas, estás a ver? Também não quero ser esse tipo de gajo. E mandarias para uma pessoa que admirasses na esperança de que ela te respondesse? que muita gente faz isso, acho que é legítimo. Pá, eu não acho que não. Porque às vezes também me fazem isso, tipo, olha, fiz esta cena, fiz esta montagem, fiz este meme, meme okay. e manda-me. E eu fico tipo... Estás a fazer o normal uma corda, <risos> é, é, é, é mais estranho. E estás a ver tipo e é, uma, é uma cena que eu digo tipo pau que tu gostes, estás a ver diz que tu curtes, <risos> Está fixe, estás a ver. <risos> eu não sei o que é que mas eu vou dizer mas não era aquele pai que pega no desenho do filho e fica está <risos> ótimo filho está ótimo ó oh, bro um conselho ah, é por tipo muito que, que não saibas o que dizer isso é a pior coisa que podes dizer a alguém oh, como eu, eu agora, feedback bro eu agora já sei o que é que faço é. não, não abras mensagens <risos> é, uma, é uma é uma muito melhor estratégia mas as mensagens <risos> valem eles não saberem é muito melhor estratégia <risos> eu posso ser sincero assim não me mas, mas há uma tá estratégia uma nisso há uma estratégia não está uma merda dizer isso tu achas, achas bem... Eu estás a fazer tu achas bem mandar-me esta merda? Sabes com o que é que estás a falar? O rei do meme português. E tu aqui a mandar-me com o dono da página mais prolífera de memes portugueses. Tu levo. Eu cuspo em não, e a ver e tipo... partilhavas a humilhar na tua yeah. página com milhares de seguidores. aqui no sorry, olha este otário olha, <risos> Eu, eu peço-vos que não me façam isto. <risos> olha, só no dia fizer esta merda. Penso o caralho. <risos> -se assim. Tinha, eu, eu dava o eu rimo. Eu também, mas o que é que tu dizer? Que... Há, uma, há uma estratégia para isso. Podes dizer exatamente o que diz. Agora sendo uhum. minimamente mais sério que é meteres um adjetivo e te lá para o meio algo que caracterize <risos> <risos> Está colorido <Que> seja <risos> é. <risos> Por exemplo, da maneira como utilizaste as cores <risos> <risos> Ou seja, um <risos> <o> objetivo <risos> completamente ao lado da tua E o mesmo é para ti branco. Isto muito colorido. Agora a escolha de cores. <risos> a paleta que está paleta a mandar. Que, que paleta é, é essa? Deixe. Pastel? Adoro. <risos> Essas são sienes. Imagina, não podes, aí, não podes aí cometer o erro de fazer uma pergunta. Ah, que aí vais obter uma resposta. Foi. E dá uma a conhecer de... uma conversa. Foi. Exatamente. Foi. Só faz a pergunta se quiseres desenvolver uma conversa. É o ego dos artistas, é fodido. Eu não acho que, ele, que isto que seja é ego de artistas, é mais aquela coisa de eu não conheço lá nenhum, não me chatei os corpos. Não, não, não, não, não faz, <risos> o ego seja dele, estou o, o artista o é a pessoa seja, que lhe manda a, a, a autoperceção das pessoas que enviam, não é? Qualquer pessoa que produza algo e peça uma opinião sim, sim. diretamente, não é? vou dar um exemplo. Eu ontem ontem fiz aquele meme que é tipo, tem o Michael White assim, e diz: Olha, olha se não é a puta da pergunta <risos> e, o Mike, e o Mike manda uma mensagem porque ele segue a página e a gente troca mensagens e ele ainda que a essa foto disse, as tuas e disse, pá, curto mais os história. stories e pedi a tua mãe e não. Me... Me... Me... Me... Me... E... E... eu, eu, de... eu, eu pedi a tua cota, otário oh, e está caladinho <risos> e o um... carinho, e carinho a próxima eu faço o mesmo com ela Michael Knight, um abraço, tem que vir aqui, Michael sim, Knight, sim, Michael, Knight. <risos> Michael Knight tem que vir aqui Não, mas... e eu... E, e eu ah pá, trocámos só tipo meia dúzia de mensagens e... e pá, e morreu aí, estás a ver? Porque eu não quero ser aquele gajo que tipo está a mandar mensagens para ele, estás a ver? Ou pedir cenas, porque opa, eu acho que o gajo já tem várias cenas na vida dele até ter mensagem que lhe manda mensagens são é um chato do caralho e eu não quero ser mais um, estás a ver? Hum, eu acho que existe uma diferença grande entre tu seres um chato do caralho hum. ou seres só uma pessoa porreira que outra pessoa quer falar sim, contigo senhora. estás okay. a ver? imagina, te este de exemplo, há pessoas que eu falo, mano, ah, ou que vêm falar comigo, estás a ver? ou que eu vou falar com as pessoas, hum. mano e é... Tu é que és o chato do caralho e que eu até posso ser eu o chato do caralho, mas eu nunca penso nisso, eu penso simplesmente eu a falar com esta pessoa, sim, estou sim. a dizer que gosto do trabalho e se eventualmente ah. houver, mano, alguma química <risos> na conversa Mano, é assim que surgem a, amizades, assim que surgem tipo relações pessoais. Mano, eu não ando à procura de amigos, não ando à procura de relações pessoais, estás a ver? Mas tipo, Sim. mano, eu, eu conheço pessoas que, e que me dou bem, que partiu... O primeiro passo foi tipo dizer, curtiu o teu trabalho ou não ah. curtiu o teu trabalho, estás a ver Mas goza quando os outros têm isso. É. <risos> Faz bullying, diria eu. Não, faço, por causa <risos> que isso é uma insegurança minha, então vou projeto nos outros. <risos> <risos> <risos> <risos> e uh, a maneira como a gente se conheceu foi tipo, houve alguém que mandou a página do Castro e disse, olha esta cena aqui, parece muito a tua cara eu disse, ah já, yeah, é, por causa é fixe e até eu, eu vi, era uma altura que estavas a fazer muito um tipo de montagem e eu também fiz uma cena igual, acho que é com a música de Sipping Purp ele tem uma música de Sipping Purp que é, eu só quero ouro no pescoço e eu, eu riscava tipo ouro e meti tipo só quero uma corda no pescoço, uma cena uhum. assim identifiquei-te e também te fez qualquer coisa uhum. e ficou por aí estás a ver? porque a minha cena é essa, tipo, olha o gajo achou piada, fixe mas percebeste que e ele era o Gondomar? No não, não, de não. não, tempo? não. Uh, pff, Demorou. Demorou okay. um bocadito. Porque estás a ver? Essa cena, eu para mim, eu achava que tinhas uma cena fixe. Opa, como acho outros artistas, tipo sei lá. Acaba de dizer a palavra: artistas. <risos> Sim, eu sou artista. Ah, é? Eu nunca disse que não era. Yeah. <laughs> Não é porque a tua mãezinha te chama artista? Na minha mãe diz que eu sou um artista do caralho. <risos> São coisas totalmente, totalmente diferentes. Não. Estás a ver, é? Muda logo a definição da, da palavra. Uma coisa é nós não. Entre ali, não? estás entre ver? <risos> coisas <risos> diferentes. É, mas estás a ver tipo... E acho, que, e acho que... Isto surgiu de forma mais orgânica, porque a gente foi dando... E pá, que lixe Fomos dando tempo, tempo ao tempo, estás a ver? E fomos tipo falando de vez em quando, e fomos percebendo, ok, eu é um gajo fixe, se calhar também percebeste tipo, olha, eu é um gajo fixe. E fomos conversando e acho que é muito foi muito melhor a gente se ter conhecido assim do que se eu começasse tipo aí a spamar com merdas. Tá sim, sim, yeah. aliás, podia ter acontecido o contrário, não é? Eu mandava e tu achavas piada, até respondias. Pá, mas acho, não sei, não é, o meu caráter não é assim, a tá ver? <risos> a minha personalidade é sou uma pessoa muito. que fica na, na sua. <risos> mas é. falámos dessas comícies. <risos> Top 3, humoristas, o uex de Portugal, começa. Um top, top 3, humoristas, o ex. uex. Epá, eu não, acabar, não não, eu não queria acabar, não queria comprar a guerra. E eu sei, eu só, tenho, eu só tenho um beat que eu quero muito fazer, mas para isso eu tenho que ter um público muito fiel. Por isso só daqui a 5 anos, espera aí. Estás, okay. <coughs> é, é, positivo, tu? Estás <risos> mais é positivo, 5 anos, eu dava aí 15, bro. Um público fiel, tipo 50 pessoas, é bom e que era tipo fazer um beat que era o Fernando Rocha no universo alternativo em que, que era, tinha piada ele era, <risos> não, <risos> não, <risos> em que ele era negro e fazia piada sobre pessoas brancas quem era o Matumbino branco não, não, e, em vez de ser o, o Tiburcio e a Matumbina era tipo o Afonso e a Constança é. estás a ver? Não, e, ele fazia, e ele falava o Gilmar e Vemba pode fazer passa é? ali isso, faz o Vou falar com ele. ele há mais hum. gits do que andás aí a fazer memes Criança. Gilmar. Não, mas tens ideias, tens ideias muito <risos> engraçadas, tens ideias muito engraçadas, meu. Ah pá, com adiante o X não, não vou... Estou a brincar, mas também não... não são não, todos. Tem, tem algum, <risos> tem alguns, estás a ver, tem alguns, mas não vou estar aqui. Pai, mas eu vou dizer uma merda, isto, isto Ricardo é... Ricardo Couto, Fábio Pascoal, <risos> Os amigos, né, Os amigos. Amigos, não é? O, o, eu vou dizer isto, é uma coisa... Mano, existe uma merda, mano, e eu creio que temos aqui um futuro humorista em, em extensão. Futuro humorista Sim, em ascensão, em ascensão. Que, repara Sim. só este futuramente é, é que vais exato, estar em ascensão exatamente. neste, neste, neste momento. Tá ainda ó. estás a descer. <risos> não, Mas, não, tu tens de primeiro, primeiro comer ele, a merda para depois subir. Ele está com uma melhor perspectiva que eu. <risos> <mim>. <risos> uh, que é existe mano, uma merda no humor hoje em dia. Uh, que antigamente eu quando era mais novo se calhar era ingênuo e olhava por o humor sendo uma uma ferramenta de, de exprimir estás a ver o que tu queres exprimir, o que tu queres exprimir é, é somente isso e acho, que, e acho que ainda hoje continua a ser só isso estás a ver uhum. um, mas existe uma merda na, nesta classe que é cada vez mais eu vejo que os humoristas são aquilo que mais criticam uhum. percebes? São, é, é, é do. É, eu, na minha opinião, é das classes que mais se vitimizam, tudo é vitimização hoje em dia, estás a ver? E isso cada vez me mete mais tipo hum. do género. Tu queres ser muito edgy, hum. mas não aceitas o reverso. Hum. Mas dá-me um exemplo de um humorista que achas que é... Não vou dar um exemplo de um humorista, <risos> não vou dar exemplos de humoristas. Mas vou... o Castro eu digo um exemplo do Castro que recentemente comentou comigo, posso? Podes? O Guilherme Duarte. Por exemplo, ok, hum. Pronto, estás a ver, tipo, mas entrou-se, entre, entre, eu, eu, eu, eu até curto bastante o Guilherme Duarte, como humorista, mas, mas, mas isso porque já está, porque é uma pessoa que até seguia, e que te sigo e te gosto, estás a ver? Sim, sim. Mano, e esta cena que me irrita nas pessoas que eu até curto, que, uh, de trabalho, que é, mano, para de queixar, estás a ver, tu fazes -te o teu trabalho, as pessoas vão se gritar, outras hum. pessoas não se vão rir, as pessoas que não se vão rir e vão dizer, broto, não podes dizer isso, mano, tu vais continuar a dizer, eu vou dar o exemplo perfeito disto o sinal de cor, na minha opinião, estás a ver? É, tipo, é a pessoa mais podre no humor negro em Portugal hum. independentemente de ser o pai do humor negro lá como chama chamam, estás a ver? Porquê? porque é a pessoa que mais se vitimiza, mano, estás a ver? é a pessoa sim, sim. que mais e usa a bandeira do, de ser irreverente, de ser diferente de ser uh, uh, de não, de estar se a cagar para toda a gente, estás a ver? Sim. quanto mais vezes tu dizes que estás a cagar não estás a cagar, mano. Estás a ver? Sim. Tu não tens que estar tá, sempre a dizer que estás a cagar quando não estás a cagar. Isso para mim faz com que e eu cada vez mais me Eu gosto muito de humor, mas me afaste do, de, de ver humoristas, estás a ver? É. Ou de ter paciência para consumir um, para seguir novos humoristas. <coughs> Isso acontece uhum. comigo porque lá está, mano. Tipo, tu não passas, tu, tu, tu eras, tu eras, tu queres ser tão diferente, Sim. às és exatamente igual à a, a Cátia acabas, Estaticista, estás a ver? Acabas cara. por adaptar-te e, e ser mais um, não é? metes na linha base. Mas tu achas que isso acontece tipo a nível nacional ou, uhum. ou vês mesmo Internacional um tipo? e Internacional é. Acho que é uma coisa que mais nacional porque também lá está, sigo mais humoristas nacionais Sim. e os humoristas internacionais que eu sigo tão, são tão bem sucedidos que não, que não passam por é, isso. não perdem tempo com isso, estás a ver? Um, mas... É. e os pequenos, tipo, estão tão focados na sua craft que não... É. Mano, é aquilo, estás não a ver? Tem não para... têm tempo para estar a perder é, no é, Twitter exatamente. a discutir com uma pessoa qualquer, é, estás a ver? Sim, sim, estão sim, sim, é, tipo, focadas, é isto que hum. eu quero, vou para ali. gás mas... como o Schultz, estou no topo, é. estás a ver? Não vou estar a perder tempo nisto. Isto é o que eu faço, estou a cagar. Um, mas por... tu achas, desculpa, mas tu achas que eles queixam-se? Quando estás queixam-se e vitaminas não é mais, tipo em palco o texto deles não, não, não fora, fora nas redes sociais fora nas redes sociais ah, sim porque sim. isso é o que passa para as pessoas sim. porque assim tu podes tu podes ver um especial é hoje em dia é muito difícil de ver especiais porque infelizmente não há tu tens que precisas de algum dinheiro para lançares lançar um especial estás não. a ver? com alguma qualidade mas pronto e tu podes consumir esse especial e, e, e atenção eu acho que o trabalho do artista o artista pode estar a queixar em palco é o trabalho dele mas depois fora uhum. de palco é que é, é, é, tu passas a mensagem do trabalho, mano. Sim. Tudo aquilo que eu faço, seja um tweet, seja uma story, seja o que for, está a passar uma mensagem do meu trabalho. Claro. Se tu estás sempre a queixar, mano, das merdas, se tu dizes uma merda, vem <coughs> uma pessoa e é do contra, e tu pegas nisso, e das tipo shaming a essa pessoa por estar a ser do contra, e, e quando tu estás a cagar, estás a ver, mano, tu, yeah. isso para mim mete-me... Lá está, é o que eu digo, bro, cada vez eu, eu olho para... Mano, cada vez eu olho que okay, és humorista, Hum. E havia pessoas quando eu era, quando, quando era mais chaval que, mano, que, que, que tinha muito até, muito, muita consideração. E se calhar se tivesse com eles, tipo, era tipo, ai yeah. oh, estás a ver, <risos> senhora? Meu Deus, mano. E que hoje em dia eu estou tipo, mano, testa é ao assim. nabo com uma outra pessoa é que estás a muito. criticar. Estás a ver, mano? Isso. Hum. Eu, eu, assim, eu, eu tenho uma cena que é: eu só uso Instagram e já acho que é muito. Estás a ver? Então eu não estou. Tô... Não estou tão a par desse tipo de cenas, por isso não, não, não tenho assim uma opinião muito muito informada sobre isto, estás a ver? Porque a minha cena é: mesmo que eu fosse um comediante muito sucedido, pá, acho que não fazia muito sentido fazer isto que estás a fazer, estás a ver? tipo Expor a minha frustração online acho que não vai contribuir em nada para a minha craft, estás a ver? Para aquilo, acho que é muito melhor <coughs> focar-te naquilo que estás a fazer. e Estudar os outros gajos, mesmo que sejam maus ou que tu não gostes. Mas aquilo que eles também estão a fazer hum. é a, a ser personalidade pública em 2022. Sim, também faz em parte. Em 2022 não é? faz, faz parte. Ao é? é, nível em que é estás, que é tens, tens, tens que tem Não só tens que estar a meter em polémicas de alguma sim, maneira, sim. Tens, que, tens, que, tens, que, tens que ser relevante. Vender o teu país. Exatamente, Exatamente, para que as pessoas continuem a saber que tu existes. Por isso é que eu não sou conhecido. Não tenho Twitter. Ah pá, pronto, vais, vais começar com a fazer Twitter e a chorar. Pronto. Mas tu concordas com o que gajo estava a dizer? Do que Tipo, que isso <coughs> desvirtua o trabalho do humorista. Eu não disse que desvirtuava uh... o trabalho do humorista. <coughs> Afasta-me do trabalho dele. Eu não disse pronto. que uma coisa eu, era... Na eu, tua eu, opinião desvirtua. Eu, eu, acho, ah, que... Não, eu acho que... Afasta-me, que, que é é uma ter, cena... de ter paciência sim, para não ir Mas, mas, sim, mas eu acho que é uma cena pertinente. Porque imagina, se tu... É o que estavas a dizer. Havia um gajo que tu idolatravas. E começas a ver... Em vez, em vez de ver ele a trabalhar a frustração dele para um texto bom, para uma cena melhor, Exatamente não isso. vai para as redes sociais, armar-se em Drama Queen, a ver se consegue ter atenção, mas de uma maneira que não vai trazer nada de, de positivo ou de novo. Estás a ver? Eu é acho isso? que aí uhum. eu concordo: que é pá, para de ser conas, porque, porque a vida não é só cenas da internet e whatever. Sim, pá mas. Mas eu, eu, eu, concordo, eu concordo, eu, tenho... eu percebo o que, que queres dizer, que essa cena de, pronto, é, é, é, o, é, é a sociedade de hoje em dia. Eu, é? eu já tive uma perspectiva muito semelhante a esta, <coughs> sim, isso também, mas eu já tive uma perspectiva muito semelhante a esta, uh, até ver uma pessoa a falar de um ponto de vista até muito distinto, uh, que é de basquetebol, hum. sabes, que acompanhas viralmente a NBA, Acho que é o Kevin Durante. Kevin Durant é muito conhecido por ter burner accounts, contas falsas, Sim. foi apanhado há uns anos Sim. em que ele vai para lá insultar fãs. Yeah. Alguém está a insultá-lo se fosse insultá só, eu... se só yeah. nas burner Sim. accounts. Não, não agora ele agora também faz ele. E, e diz, e eu tenho há muitos anos e continua a <coughs> ter. Tenho... Um gajo que ganha que, quanto é que ele paga 30 milhões de dólares é. por ano só do contrato, já é multimilionário, tem um foco, não deixa de trabalhar na Craft mas aquilo é a maneira dele para lidar com a pressão que na posição dele sofre do público, é muito melhor do que, por exemplo, qualquer humorista. mesmo mas, mas eu acho que, tipo, o Kevin Durant é, é, é um excelente, eu, tipo, eu não, não sei o NBA, mas porque vocês me dizem, é um... Tipo, é excelente, é, sim. dos melhores sempre. Sim. sim. Então, tem é piada. Vês, tipo, um gajo que joga NBA... Não tem boa é, piada, por vezes é um gajo tão não sei, bom, tão não importado... É um gajo que mesmo. joga NBA, em, o trabalho dele não são palavras, é, tipo, é ser muito bom no desporto dele, certo. de repente, em casa, um milionário, numa mansão hum. estás a ver? numa magalhães, tipo, a escrever tipo, num twitter falso, estás a ver? É. Isso tem piada, tem piada, estás a ver? Depois Agora, foi. um gajo, em, uma pessoa em que oh, não. o trabalho dele é... São palavras. Certo. Desgasta, na minha opinião. Porque só se o retweet, por exemplo, tivesse total piada, bro. Se tivesse mesmo piada para caralho. Pronto, às vezes Pior também é, é um então, exercício tipo... disso, mas não. podes perder-te naquilo que começa por ser. Uhum. Eu percebo Por a exemplo, fazer. tu respondes muito bem às pessoas, mas também não, não, não, não, não recebes <risos> <risos> aí. <risos> nem, sim. Mas tu respondes muito bem, isso uhum. também faz parte né, do jogo da rede social. Ah, então, ah, mas isso é engraçado, porque imagina... Eu acho que tu também seja... vais com a tua conta pessoal aos memes ultracongelados <risos> lá a dizer merdas sim, é... vou... e fazes <risos> muito bem mas, mas, mas, mas não é tipo opa, mas, mas é tipo naquela de porque às Pior. vezes o, o pessoal percebe que sou eu e então também é tentar puxar um bocado do público sim, que sim, segue sim. mais fielmente para mim claro. mas essa cena do, por acaso ok concordo com vocês os dois que é, por exemplo tu achas que o Kevin é um grande jogador Sim. e achas que ele a fazer isso ele vai descer na tua consideração não, não, não, não mas imagina a maneira como eu vejo, a consideração que eu tenho por ele ou não depende de muita coisa, como a mensagem me é transmitida, e inicialmente Exato. foi tipo estes gajam é um são cornas, usar as expressões, a ver Exato. então a gente está, uh, uh, uh, e, mas, e, e depois ele começa a falar sobre isso não foi no imediato, tanto quando mas depois começa sim. a falar sobre isso em entrevistas, sim. em podcasts, etc. Não, não mano, eu tenho Burner Account e eu vou continuar a ter, entre entrevistas, sim, sim. por exemplo, com os jogadores dos anos 90, que têm toda sim. a mania que eram, que eram mausões, estás a ver? Sim. E ele. Não, não, não. Eu vou continuar a fazer isto. Vocês aceitem que é não. Eu sou o Kevin Durant. Eu quero nada, fazer que resposta, as respostas. Não mandem. Assumo que sim, sim, necessita. Exatamente. Não, mas porquê é que ele faz sim. isso? Por causa da pressão. Exatamente. É um escape dele para lidar com aqueles. que são Mas agora imagina que ele Podia dizia isto. o cabelo a Sim, mas já agora que, imagina que ele dizia isto. <risos> não, não, não. Estas contas não são minhas. E vinha se a Ele, não, não. Estás não, lá. ele inicialmente não se manifestou. Mas, mas quando assumiu e foi ali. Não tá foi logo. Sim, mas... Sim. Mas sim, calhar no ou. início tu achavas que ele era gandanabo. No início. É isso. Mas quando ele disse que era dele, tu já mas, disseste. Mas foi muito perceber. mais tarde no intermédio. Mas disseste, mas ok, mas percebeste não, calma, isto, estamos a falar aqui de uma questão para de quatro anos sim. quatro anos antes dele, sim, sim. Dele, dele, dele, tá, dele falar muito abertamente sobre sim, isso, sim, também sim. tem a ver com com o gajo começar a ir a, a podcast uhum. e a sim, etc, sim. é? assim, a minha conclusão ia ser que, ia ligar as vossas duas cenas, uhum. era que eu acho que o Castro sente aquela cena dos comediantes porque como estavas a dizer, o trabalho do Kevin Durant é tirar cestos não é ser ser um, um não é um um Craftman de palavras não é uhum. e acho que aí é que eles ficam a perder é a mesma coisa que tu vês Rappers que têm beef a serem condas no Twitter não é em vez de fazerem sei lá tipo uma diss track melhor que é um bad boy que não, naquele é, momento é, tipo, é, da... é o bad boy e tipo foge da imagem do Mário foi tipo o, eu mario, eu foi é tipo, é o MGK é e o Eminem estás a ver vou. o MGK fez aquela cena o Eminem fez a resposta e o hum. gajo tipo. Pronto, que é gol estás a ver? Foi, foi fazer pop rock Punk rock Pois é isso, mas não a dizer, é uma dinâmica Ok, aquilo que eu estou é é um assim, a, a dizer é Aquilo que eu estou a dizer assim Se a palavra De acordo com as regras do rap Com as regras da ruas São do rap Se tu és conhecido pela palavra Não a gastes Porque vai haver um dia em que as pessoas não vão querer ouvir que tu não gastes Por isso, se a tua arte é Mano, se a tua arte é Se tu és jogador de futebol, estás a ver? Não concordas com isso? Não é não concordar. Eu nem sequer disseste tudo. Não, ia dar um exemplo, ia é. dar tipo: se tu, se, tu, <risos> é disseste, se tu és eletricista, estás a ver? Não trabalhos de bordo, Uai, certo Está tudo certo, mas repara, tu estás a vaticinar um insucesso obviamente, obviamente. quando tu criaste Twitter há quê? 2 anos. Certo? Sim. O Twitter existe assim muito em voga há 10. Né? Mas nós ainda não conhecemos esta realidade. O que tu sabes é que se aquelas pessoas ficarem caladas que não, não, nunca mais aparecem. Desaparecem do, é. do teu Twitter, do teu YouTube, do teu Instagram e passaram à irrelevância, muito rapidamente. O que tu sabes é que a quantidade de pessoas que têm acesso a elas e que sou o anonimato ou não, como as Burner Accounts do Kevin Durant ou as Burner Accounts da Generalidade da População, são violentas com elas. Para aí, isto não é por serem humoristas ou deixarem de ser para qualquer personalidade pública, e que tens de ter maneiras de defender, escudar, e depois, pode ser uma estratégia, porque repara, não há, não há ratio, como estavas a dizer, ou seja, o retweet não uhum. tem números estrondosos, mas talvez surta um efeito positivo, uhum. porque quando tu tomas uma posição dessas, as pessoas já gostam de ti, até podem ficar, tu não. Sim. Mas até podem ficar mais do teu lado. Mas eu olho, eu olho para. criaram um inimigo. Eu olho, Estes gajos são o nosso inimigo. Sim, eu percebo. <risos> Mas eu olho para as, para as pessoas que eu acho que trabalham bem redes sociais e, hum. e a forma de comunicar com as pessoas. Dando o um exemplo do Batáguas. Certo. Estás a ver? Mano, acho que o Batáguas a perder tempo a falar com o, com o Rui, porque o Rui <risos> o insultou. Mano, Não. Mas, não, não vai, está tá a fazer o trabalho dele e está tá e a e tá, Sim, mas está mas tá a fazer o trabalho dele, não se está a esgotar. Meu Todos os meses <risos> lança um vídeo, o vídeo yeah. resulta, depois os tweets dele são sempre tweets com muita. Tipo, não não sempre com algum propósito, estás a ver? Uhum. E depois, e depois lança o especial, esgota tudo que é salas, perfeito. Yeah. Estás a ver? Não se esgota. Num, depois tens outros. Esgotam-se porque aquilo está a funcionar para eles, os outros estão à procura daquilo que funciona para eles. Sim, também. Tá Mas calhar já, já, tinham, já, já tinham encontrado ali uma espécie de. Já, eu estou a falar oh, de pessoas mano. grandes, não estou a falar de pessoas pequenas, estou a, fa... tipo, um... a falar de pessoas Eu sei que estás a falar de pessoas não. grandes e quanto, quanto tu tu maior grandes. és, mais preocupação tens em, em, em manter. Hum. né? Hum. Porque se tu estás a fazer um teatro de mil pessoas não queres ir para o próximo teatro, da, da próxima vez passas para aquela cidade, e ir para o mesmo sítio, mas ele tá, tinha mil e agora tem 800 E depois, no ano seguinte, se calhar já vais ter aqui para, para, um, para um de seiscentas. É? Porque a tua carreira, tudo aquilo que é importante para ti, está muito ligado àquilo. Tipo, eu, eu imagina, eu acho que se é para julgar pessoas que queriam qualquer coisa, no caso artistas, humoristas, mas pode ser o, o que é que seja, julga pelo mérito do trabalho. Tu não estás a separar a arte do artista aí. E depois há três coisas aí: a arte, o artista e o marketing. Eu acho que, lá está, eu por acaso não consigo. Se calhar, não consigo. Se calhar, tipo, eu percebo, mas não consigo. Eu tipo, olho para a pessoa e. Se calhar, tens uma ligação, uma ligação mais pessoal, não é? Com a pessoa. Imagina, não é tanto o artista, tu gostas do trabalho dele. Mas, para assim, criar, mas mas porcaria, mas Se não é? Se calhar, é e mais tu e tu gostas humorista, de si. humoristas é um bocado mais difícil de fazer isso também, porque tu estás à espera, tipo, que ele saiba, tipo, sair por cima da situação, por ser um, por ser um humorista, sim, sim. tipo, não tu não, pode não podes ver, é, é, isso, é verdade, é verdade, tu tens razão, tu tens razão, mas eu acho que é um bocado mais difícil por causa disso, porque estás habituado a vê-lo em palco, a sempre passei por cima, tipo, ter piada, e quanto mais adoras, pior. Tipo, quando vias a merda a acontecer. percebo. Pois. Olha, mas por exemplo, é. enfim, uh, vamos ter que falar aqui do... O Diogo Faro, <risos> duvido que o que ele faça nas salas seja humor. Não faço ideia, não sei mesmo, ok? A, a maneira como ele se apresenta é tudo menos humorista, hoje em dia. Hum, ok, estou a perceber. Não tenta ter piada nenhuma. Já tentou, não tenta. Está tudo. É legítimo, pá, a maneira dele de, de, de, de querer fazer as coisas. Se tem uh, público é o que importa, exatamente. tem contas para pagar. Aquilo não é necessariamente tá sempre por um vou ganhar, não né? Tipo, ele tornou-se yeah. um ativista. Eu não, sei, eu não sei se ele faz as pessoas rir no, <risos> espetáculo, no espetáculo dele, sei que ele os tem. Deve fazer, bro. Pois deve, assumindo que eu mantenha essa parte do humorista. Sim, mas, mas, eu, deve, mas deve fazer. Do, né? do, do tipo de conteúdo que eu há muito tempo vejo produzido por ele, que são essencialmente tweets e, posts e Instagram, não tem piada nenhuma. Sim, mas Nem tenta se calhar piada. ele não tenta ter piada, exato. não tenta ter piada. Mas, mas tu vais fazer um, um, um especial stand-up. Convém que tu, ao menos, tipo, escrevas um texto a pensar as pessoas podem se rir aqui, aqui e aqui, não? Mas, se, calhar, se calhar a cena dele não é tanto. Bah, não, também não conheço o trabalho dele, mas imagina. Ele se calhar faz um tipo de espetáculo que não é propriamente stand-up tradicional, mas se calhar apela a coisa. Imagina, fala de temas. Que, as pessoas, que é do interesse das pessoas, não é? Não. E que elas acabam por concordar com ele, então já pagam para ir uh, ouvir, para ir ele ouvir falar, alguma pessoa. Exato. Uh, tipo, ah, eu gosto deste gajo, ele fala daquilo que eu concordo, já vou pagar para ir ver. E se pelo meio, até lá faz uma, uma piada ou duas. Hum. E Nossa. o espetáculo dele claro. pode não ser aquele tradicional stand-up, não é? Uhum. Mas pronto, olha. Mas nós é que não temos muito essa cultura do, do orador pago. Sim, olha, exato, claro. isso, é um orador. Sim, nós estávamos nós a assumir que é um orador Porque sim, se calhar não, até não, tem, pode ser um gajo super milerante ao vivo E estamos sim. aqui, eu, não, eu, nunca, eu sou vice alguma vez E eu podia estar a dizer, não gostei, não vou Seja dizer do que for. Só uma pessoa sim. de que Faro que toda a gente tem aquele ódio Estás a ver, toda a gente, vamos não, a aspas, como aspas, gente é. de cada hora mas que, mas que sim, mas que hoje em dia se é daqueles É uma pessoa, pronto, não tenho nada contra ele Mas tipo, é, é uma pessoa que de facto Tu, tu falas mal do Faro, tens sempre pessoas a... Ei, mano, uma vez eu disse eu critiquei qualquer coisa dele aqui no podcast e, e recebi quatro mensagens. Mas assim, não, man. <risos> não, não, Não, não, não, não. Mesmo tipo, não estás a compreender, não Está queres compreender. Mano, e foi, e foi, e foi e acho que foram das poucas vezes que, com pessoas que eu não conhecia nas redes sociais que eu fui mal educado. Então, a certa então, altura. Mas tu disseste, não gostei de muito base, suas cores. <risos> tá pouco colorido não gostei muito da paleta não, você está a uma vez a paz eu não quero falar contigo sim, então. sim, sim. Só eu acho que há dois é. franceses muito grandes que isto acontece em tudo que é há pouco tempo uh, foi uh, o uh, eu não sei se foi uh, o sistema de educação em Portugal opa, eu não sei o nome desta merda ok porque aconselharam um livro do Chagas Freitas estás a ver, para ser tipo um próximo príncipezinho. Ah, não, não foi assim eu sei, É isso que eu não sei, eu não sei por isso é que aquilo, aquilo era uma iniciativa, um projeto não sei, perdão, não sei é são, quais é que são os moldes mas da União Europeia e que estavam a escolher artistas, escritores em ascensão nos países membros havia, alguém Escolheram um o um Pedro Chagas Freitas Escolheram o Pedro Chagas Freitas assim, para começar, aquilo que tu terás visto que certamente a minha parte do mundo considerou aquilo um, um, um sacrilégio a literatura não, A literatura portuguesa Como eu se o Príncipezinho Príncipe... for português Não, não, não, mas o Príncipezinho também acho que foi um comentário externo Ah, ok, okay, okay. Era, era o, texto, o texto de apresentação do Pedro Chagas, Chagas É francês, Freitas. não o é? Sim, até. Teria, sim teria, ter, teria uma menção qualquer a isso La baguette La petite baguette Mas consegui consegui <risos> <risos> ah, sim. consideraram isso insultuoso pronto pelo tipo de literatura que o Chagas Freitas uh, produz e porque, e porque ele claramente não está em ascensão ele já está já okay. chegou, já ficou, está o Chagas, Chagas Freitas que... ah, Chagas Freitas é um autor que vende muito sim, sim. mas é. agora eu falei de Chagas Freitas porquê para dar aquele exemplo que é Uh, todos os povos, estás a ver? Todos os países, nós falamos que é em Portugal, mas se calhar vamos à França, vamos ali ao lado, não, a Espanha, a Espanha também tem ali aqueles ódios de estimação, estás a ver? Uhum. O Pedro Chagas Feitas é um, um dos ódios de estimação de, de muitos portugueses, estás a ver? Certo. Vocais, portugueses vocais, deixa-me, porque uhum. muita gente está a sacar Chagas Feitas, há muitos que gostam, <risos> mas há aqueles vocais que, pronto, certo. o FAR é um desses ódios de estimação de pessoas que são vocais, certo. fazem muito barulho nas redes sociais. Uh, José, José, José Rodrigues Santos, vocais, pronto. Uh, uh, uh, foi um livro do Chagas Freitas que foi uh, falado uhum. a minha questão é de toda a gente que ouvi nas redes sociais falarem mal do livro alguém leu tipo, quantas pessoas é que de facto leram o livro atenção eu não estou a dizer que foi aquela aquela conversa que mas aqui com a com, com a Pedro. com o Pedro e com a com a Inês e com a, ah, e a, Carla. a, falar diferente. a falar com a Carla não com a Carla então, que okay. é ah eu não eu não conheço mas eu vejo... Tipo, nós falámos do Afonso Nito Luar. Ah, eu não conheço, mas aquilo ali é, é, é, é com uma... Um, é, a primeira, é a primeira observação que eu tenho da pessoa. Certo. Ok. O okay. Pedro Carveiro também disse isso precisamente ah, sobre o Chagas Freitas. É tão um profundo que o Pedro Não, não, não. Tá, não falámos de um e do outro em hum, episódios okay. diferentes. O Pedro disse exatamente. Eu, como pessoa que escreve, olho para aquilo e consigo tirar as minhas ilações. Ok. Mas, eu, mas lá está. Eu, tu tens, mas quantas pessoas é que... Porque essa merda imagino, é essa não. que é tipo, eu, não, eu vou por. Género. Olha, foi, foi aquela merda que eu disse que fiz. Peguei numa frase do Saramago acaso... e disse José. e tu, José Saramago. E toda a gente <risos> teve boé tipo, likes no Twitter, estás a ver? E depois embaixo disse era José, mas era o Rodrigo Santos, estás a ver? <risos> que foi então, o tá, José tá, Rodrigo Santos tá, por tá. aquela merda. Sim, mas, mas tu é, pensaste mas que era o Saramago, então. então eu, oh, Saramago. Então, oh, Saramago. Saramago, meu Deus. tu estás a dizer é As pessoas podem fazer uma interpretação irónica, uma amostra insuficiente. Está tudo oh, oh, certo mas, repara, tu és uma pessoa que ouve muita música tu não precisas de ouvir o catálogo inteiro de um artista para saber se vai gostar vais ouvir sequer há 40 segundos três músicas e dizer, eu não gosto desta merda uhum. aos 40 segundos já percebi que não gosto desta merda ok, porque, porque quando se falou disso eu, eu acaso a pensar tipo, o que é que poderá ser aqui o ponto de incompreensão? e lembrei-me, isto não é maneira nenhuma de rebaixo uh -huh. ou o que é que seja que tu não lês portanto, tu não estás familiarizado com a forma de comunicação é-te difícil colocar os mesmos julgamentos, uma pessoa que leia muito e que escreva, como é por exemplo o caso do Pedro, tem outras maneiras de identificar o tipo de texto que é Sim, mas ouço muita música, por exemplo Ouves muita música, portanto és capaz de fazer um julgamento com base no teu gosto, Se... e de saber mais ou menos como mas, é que as mas pessoas eu, Mas eu nunca disse que não gostava de já, já disse, obviamente já disse quando era mais novo, mas não me lembro agora, neste último tempo de eu dizer, eu não gosto desta pessoa aqui, estás a ver, porque ouvi uma música Estás a ver? Vou te dar um exemplo, Bad Bunny. Sim. Estás a ver? Mano, eu não curto Bad Bunny pelas músicas que eu ouvi. Certo. Músicas que eu ouvi com essa. com essa curto Bad Bunny. Curto Bad Bunny. E com Guilherme estás a ver? Eu Mano, mas eu das músicas que eu ouvi de Bad Bunny não gosto. <risos> não vou dizer que Bad Bunny é o mau artista, estás a ver? Porque Sim. eu só conheço para duas músicas de um gajo que tem um repertório aí de 50 ou 60 músicas. Certo. Se calhar, se ouvisse outra música de Bad Bunny, dizia: pues Bad Bunny, minha Nossa Senhora, estás a ver? Certo. Mano, acho que é por aí. Acho é. que ok. E a música, obviamente, que é muito mais tipo. É uma, é, é, tanto mas pode haver ser uma música altamente uma música de merda ah. O Drake tem músicas boas, tem músicas sim, de merda é. Também de depende do teu mood, não é? Também depende de merdas, exato, bro. mas é isso, tu não conheces a obra e fazes logo um juízo de valor sobre a obra da pessoa sim, Eu sim. por exemplo, eu acho que pessoas como, como o Afaro, pessoas como o José Rodrigues Santos, pessoas que agora vai ter uma série pessoas, há, há, há algumas pessoas que já têm este tipo, este... Hum. este certo, este, são inimigos esta coisa não que é. eu acho que é errado a, a nível artístico estás hum. a, é errado hum. fazeres um pré-julgamento yeah. da obra da pessoa uh. que é, vai, vai um bocado até contraditório do que eu disse há um bocado por causa eu, eu julgava a obra pela uh. pessoa mas eu sei que estou errado, mas não deixo, mas é errado tipo, é errado fazer isso, é a mesma coisa, é errado olhar para ti e dizer o João, o Vasco da Grama, tem que ter piada para caralho porque eu curto os memes dele a ver. quando yeah. tipo não tem que ser assim qual é que é a penitência agora que ele tem que fazer depois deste momento de confissão? <risos> que está errado. <risos> eu estou sempre errado. Não, tipo, opa. Tu, <coughs> imagina, tu vives, tu vives este tipo de mídia à tua maneira, não é? Eu acho que não é errado ou certo. Tu experiencias as cenas à tua maneira. É que para aquela cena do puxando a cassete atrás, não é? Do artista que vai para o Twitter chorar. Se calhar para ti é uma cena que denigra a imagem dele. Se calhar para mim é uma cena que estou-me a cagar, e acho porque eu também tenho, tenho redes sociais, assim tantas, nem estou a par disso, estás a ver? Se calhar para outra pessoa, tipo o gajo está a abrir, ou a pessoa exato, está a abrir. Exato. E é, por exemplo, não estou muito a par disso, desse tempo que vocês estão a falar do livro e não sei do quê. Mas Mas eu sei apreciar coisas, não é? Sei apreciar um livro, sei apreciar um filme, sei apreciar a música e acho que depende de muitas coisas. É como estavas a dizer, o Barbanny para ti hoje é mau amanhã pode ser, ser fixe bom. havia muitos artistas que eu antes não curtia e que depois de ter, ter passado certas cenas estás a ver ou ter pontos de vista diferentes comecei a... filmes estás a ver por exemplo eu <coughs> por acaso desde quando era puto gostava imenso de, do padrinho Scarface são os meus filmes favoritos e o pessoal da minha idade não percebia porquê hum. estás a ver como Lá dá? está, acho que... Não. Não, eu, não vi, eu não vi o padrinho... Eu vi o padrinho eu, a primeira Entendi. vez que vi o padrinho, não curtiu o padrinho, estás a ver? É. era é, vi como é no puto... É, mas estás a ver se canar agora, tu até vês... Podes a se canar... Agora adoro. É? Pronto, então estás a ver? É, aquela, é essa cena. E eu testo o Scarface. O Scarface é? sou eu, mano! Uh, obrigado Chico. por terem assistido. Oh, Chico... Não não é? estás a <risos> Nunca vista essa? A próxima a gente diz essa merda, não é? Chico. Como é que é que é? Aliás, Never, never e uh, Chico. Uh, <risos> oh, Chico. Eu te, eu te <risos> Só lá, nunca mente, os nunca mentem, primo. os padrinhos? O padrinho Os três padrinhos são fenomenais, bro. Eu, é, por acaso, não gosto muito de terceiro. Ok, mas é bom. É o já esticar a corda, não é? É o já esticar a corda. Eles têm a cotação que têm e são muito bem vistos. eu não gosto. Estás a ver? E não quer dizer que seja um mau filme, não quer dizer que o Diogo Faro, só porque a gente não gosta dele, que seja um mau coisa, não é? Só porque não, é só, gente só porque não... Eu só não gosto de duas a, pessoas em Portugal. Sim, uma cena do então, livro. Hã? É? O que é que tu não gostas em Portugal? Um, aquela gaja da CMTV. A Tânia Laranja? Ah, não, não, não, não, não. Aquela que tinha aquele programa com o careca dos queijos. Maia. A Maia, odeia odeio a Maia. Maia. Mete -me, das, -me. das cartas? mete -me. muito... sorte, é, é, é das, das cartas, é. <risos> é. é. É a Maia. Tu é, é, é Maia, é Maia, é Maia. Porque ela, é das ela passou cartas. das cartas para ser é. apresentadora a da televisão. Que era... okay. Qualquer que fazia tipo aparelha com o, com o Nuno Graciano. Ok. Odeio essa pessoa, acho que é... Desprezível. E, Estás a ver? Ok, e quem mais? E o Malheiro? Odeio o Malheiro. Eu se pudesse que ele a cabeça do Malheiro. Quem é o Malheiro? João Malheiro. Quem é o, Ai, o jornalista de desportivo. A ver, não, o jornalista é tudo é tudo? é, pé de ponto que continuares, estás a ver da wish que sendo que continuares, que continuares será que, continuares, que continuares? É... não, também odeio. Não, ah, não, não <risos> odeio não odeio, não odeio, não odeio São duas pessoas que eu odeio não, não, não sei <risos> Aparece <risos> na <risos> televisão, o, o, <risos> o Castro odeia não, odeio <risos> e, é e não gosto, não gosto de muita gente mas odiar, que eu tipo, não posso ver essas pessoas à frente é se eu dissesse agora a Fernando Mendes que eu odiava o Fernando Mendes é está na cena dele, não é? aceitarias que uma pessoa de o assim repara, repara, eu acabei de dizer eu adoro os padrinhos, não gosto do terceiro e ele ficou tipo, estás a ver? Sim. O que é que vale essa? Mas vale nada, não yeah, a ver. Ele, ele dizia que não mas gostava tô, do Fernando tô, tô. Mendes. Não vai, não vai, a minha visão. A minha pergunta é, e tu, gostas do Fernando Mendes? Regenro, <risos> tu, tu, tu apanhas o nicho é, e pegaste é, o nicho, é, mas tu curtes é, o Fernando é, do... é, Mendes. Assim, é, assim, <risos> o pessoal <risos> tem uma ideia que é que eu adoro. Na há, há, há, surfaste na onda, não me fodas. Há uma ideia que eu adoro o Fernando Mendes e não sei o quê. <risos> Pá, eu Na gosto, verdade, eu ele piada, tem uma, uma rodinha, um altarzinho eu... <risos> com uma rodinha ao Fernando Mendes. Eu gosto é, um <risos> eu gosto da pessoa, mas eu gosto é do programa, porquê? Porque o programa faz-me lembrar os meus avós. Porque é aquela cena que quando eu ia à casa dos meus avós, estava a dar e a personalidade dele faz-me lembrar a minha avó. Eu também gosto de cemitérios. E eu sei que. Por essa lógica, certo? <risos> <risos> não sei, não sei, não sei, não sei, não sei não se faz lembrar do meu avô este a passar pelo cemité, faz para o meu avô e come, a eu comer gelados assim. não, mas pois ele não sabe, claro, a pular a soldar não, não, mas estás a ver, tipo, eu sei que a minha avó não vai durar para sempre, estás a ver e eu vejo no Fernando Menos, tipo a, a, a longevidade tipo, de uma pessoa é, na é, é, é, um, é um bocado estúpido, estás a ver? mas é um bocado por aí, tipo eu, eu gosto do programa porque é tipo Pá, faz-me sentir bem, estás a ver? Ver aquele programa... É um programa que é engraçado, é estúpido, estás a ver? Tem as suas quirky things, estás a ver? Não. E é uma um assim, programa que dá, tem aquelas não é e não precisa é, é, é, de apresentação e justificação não é, não é o final para mesmo. ser bom. Mas, mas, mas, não, o Fernando Mendes é, é a mesma é figura. Progra... figura... Sabes, sabes que os produtores internacionais do Preço Certo ah. vêm a Portugal ver como é, é que ele faz? Estás tá a falar sério? Juro, é o melhor. <risos> aquilo é, que é um é formato sério? internacional. Eu sei o que, que é sei, E só. é o melhor. O pai do, do Barney era o gajo do Preço Certo. Exato, exato. E é o melhor do mundo está a falar sério? vem ver como é que ele conduz o programa. Minuto 22, tirar a roupa. Então que os preços sérios. No resto do mundo não são tão populares como cá, de facto, é muito popular em várias mas, camadas jovens, não. tendo mas, em conta que os é, jovens é, é lá As gerações, para está ali antes do tele. Quando as pessoas chegam do trabalho, sim, sim. Está, a lá, a está lá a há anos, anos bro. que é, há 25 anos, não passa E a não dá quando dá um jogo visite. de Champions ou um jogo qualquer e aquilo tem que passar, não deixa porque o telejornal tem que passar para a 7. Sério? É as únicas vezes que me dá, o resto. Sempre. E eu acho que dá, durante. Não a... dá. Acho que dá mais cedo. Será que dá mais cedo? Mas isso não importa. Dá, dá sempre. O, o regular é 5 vezes por semana está lá um, o futebol. Das 7 às 8. Uma hora na a, cabeça das 7h10 às 8. E que é uma e eu hora. E que não pensei a é rápido, rápido que <risos> está a entrar o jornal. <risos> é, apesar <risos> que aquela merda já ser gravada. Estás <risos> a ver, adoro. Eles por dia agavam para aí dois ou três. As velhas a sair. Estás a ouvir as velhas a sair das bancadas. Queria só dizer mais uma coisa e ele. Não dá. Caralho, pô, vir-te <risos> já aqui, pô. mas Mas eu, eu porque, mas por exemplo, acho que o Fernando Mendes é uma pessoa do género. É um entertainment tipo sim, sim. puro, estás a ver? É um e, e ele é, ele não é só para é a terceira idade. O Fernando Mendes conseguiu captar toda a gente. Certo. É ele, ele, ele, assim é o que eu estou a dizer. Opa, o Fernando Mendes, para mim, pronto, eu acho muita piada, efetivamente, a ele. Acho que ah, ele... então o que as pessoas acham e, que é. Sim, sim, mas não é tipo, foda-se, tipo... A melhor cena de sempre para mim, não? E às vezes é tipo a se, quarta, sempre... <risos> a segunda, então uh, sempre que acontece alguma cena relacionada com o preço certo, ou Fernando Mendes, eu recebo sempre no Instagram. Tipo, em era isto que fizeram, não sei tu que fazias é, tweets, é? lives na Twitch a ver o preço certo? Oh, fiz duas lives no Twitch a ver o preço certo, ok? Ok, porque mas isso era uma cena que eu achava que podia pegar, sim, pegava. Só que eu depois, não sei, não era aquilo que eu queria fazer, estás a ver? Então. Eu também trabalho até às 8 agora, yeah. o que impede certo. a realização do stream. Yeah. Estás a ver? Mas eu não. Mas não era é isso. Ferido, bro. Mas o pessoal vi isso. E nós íamos não todos podcast lá, o chat dizer quanto é que achávamos que as merdas gostavam e falar do pessoal do público. Mas ah, eu achava que é essa bro. merda ia pegar, por acaso, quando tu viu, pensei é. cabrão, ah, pá, eu tem eu acho que este cabrão estava aqui. Esta ideia vai pegar para caralho. Pá, só houver algum streamer que queira pagar certo? Com regularidade ou Sim. É <risos> um então, filme está a ver, caralho. E as não, também é diferente. Não, não é isso que eu não, não é isso que eu já estava quero a ter uma punheta a fazer. Então, <risos> é não, então é eu um... roda, caralho. Olha, olha o seng, olha o seng, olha o seng, olha o seng, olha o seng. <risos> um, Passou foda puta, passa. Antes, antes de terminarmos queria <risos> só fazer duas perguntas. Uhum. A primeira é, eu vi um comentário, uhum. algo sobre ti. Onde? Não sei, não sei dizer, não sei especificar a onde que dizia assim, que acho que até tu comentaste por isso eu vou, é que é que eu vou dizer aqui e se não for, diz-me que nós podemos cortar isto que foi o seguinte tu és um humorista, tu és um untrick pony de piadas gordas não viste essa? não? não eu vi essa, <coughs> queria dizer-me acho que foi no teu instagram bro no meu instagram? Yeah. Que tu me merda toda. tua é um One Trick Pony de piadas. Ah, yeah, que ele tem boé é piadas Ai. de gordo. Estás a ver no teu, no teu humor? Ou seja, no teu stand-up. Uh, stand mas no meu Instagram é impossível. Juro-te que, juro que foi no teu Instagram. Não. Mas vais falar sobre isso então. Mas não tenho, já não tenho. Já não tens, ok. Mas tu não no tinha dessa série. No ser... início eu tinha. No oh, início eu tinha bastante. Johnny. Tu. Tinhas, tens isso, eu, eu vejo isso em muitas pessoas. Que é é uma espécie de é uma proteção e eu não queria dizer a palavra proteção mas é uma espécie de um e abrigo eu, um eu vou-me grisar hum. que é para ninguém se grisar ai de vocês que se grisem então vamos nos hum. rir em conjuntos disto que eu tinha aqui, estás a ver? Hum. <risos> e eu vi, mano, juro-te que vi esse comentário. Este, não sou eu que estou a dizer. Ou foste tu que disseste isso para mim, Se calhar. E agora estás a dizer que. <risos> é que esse insulto é meu é que, Não está é no que... meu Instagram. Eu aposto que foi. Eu e mandei. Assim, já, sei que é que foi, já sei o que é que foi. Eu mandei-te o um vídeo e disseste assim. Ah, tens boi da piada sobre gordo, também de curto isso. Não foi isso? Acho que foi realmente. Olha o gajo o gajo já dizia, ah, eu vi no eu Instagram. Vi, o, vi. O, vi. o Serginho 69 comentou. Está bem, Mas o, vamos vamos falar sobre <risos> Juro se eu achava, Sim, sim não, opa, Eu, eu opa, acho que é uma questão. Se muito... Calhar foi um dia mau para mim. Não, não. Eu um, acho que é, eu, é mas, todos os dias, são. Um... Mas mas mas. É uma eu, eu fiquei... é uma É uma questão pertinente e acho que opa, vai vai encontro encontrar as minhas inseguranças, não só as minhas inseguranças pessoais, mas também na escrita Porque tu, tu acabas por cair um bocadinho no no desleixo de, de pegares naquilo que já sabes que vai bater estás a ver? eu tinha eu tenho, eu tenho um skit que era tipo, sei lá que era tipo, ah o meu corpo é, é ah, o meu corpo é projeto em que eu trabalho mais tempo há quem tenha um corpo da Anon eu tenho um corpo suicinho vocês lembram? se da Suicinho Sim, que é, falta, um falta um bocadinho assim, é como eu falta um bocadinho assim <risos> Para diabetes tipo 2 <risos> Estão a ver? Okay. E tinha muitas piadas assim mas era, mas era tipo Era um skit inicial Estás a ver? Era de, dois, de quatro Pai, quatro piadas E eu depois comecei Estou a tentar largar um bocadinho isso E a passar para outras, Mas... Mas não largues Imagina, não largues <risos> Não acho tu... o gordo tem bué de piada Não é isso mas, Sei, lá, tu, tu, sim, sei sim. lá, é tipo uma Acho Eu, eu, eu, acho, eu não queria dizer <risos> Não estava a dizer isto num sentido chunga Estava a dizer sim, que era sim, uma cena sim. fixe Mas é uma coisa que de facto Mano no, no, eu notei que de facto tu fazias questão que as pessoas soubessem, estás a ver? Sim, sim. Como é que tu parecias, como é que tu pareces, estás a ver? Sim, sim. Do género, tu, estas pessoas que todas estão aqui vão, vão saber que eu sei que eu sou assim. Sim, sim. No sentido em que pode ser, de certa forma, tipo, estou a ver ou estou-me a rir, mas tipo... Há, há, hum, imagina, na piada do Dorema que é tu tens, estás a ver? Okay. Nada daquilo aquilo ali é teu, tipo, vem em ti. Posso me entender, bro? É Ou tipo, seja, não é uma piada, não é sobre mim, não é, não é, vem de ti, a, não mas a, não, não, é, não, é, não é apelar ao meu físico, não, nem não. apelar a, tu, a alguma cena que tu tens dentro da tua cabeça. Tipo. Eu, eu peguei, numa, peguei numa cena do universo e construí uma narrativa. Sim, sim, sim. Isto de falar sobre isso sem eles saberem. Depois manda-lhes os vídeos, manda-lhe o vídeo. antes. Não, não, eu mudei, eu mudei o telemóvel e é, tal, é, Vamos fazer uma. Foi. Pequena, foi. Eu então, era para mandar, mas mudei o telemóvel e uma, fica no WhatsApp, bro. Mas. Sei lá, tipo, olha, uma das piadas mais hilariantes que é do, que é do, um, que o Pete Davidson, estás a ver, que é falar do pai dele ter morrido. Hum. É hilariante, eu mas tu notas boé, tipo, a dor não dos gajos, estás, bom, estás a ver? Ali, naquela situação em específico. Notas que está desconfortável e notas que estás desconfortável, ou seja, tu achas que também, que, tipo, com humor, de certa forma, é, funciona como uma espécie de terapia, uma espécie de Jesus Cristo? Uh, eu, eu, não, já não vejo assim, porque, pá. É o que eu digo no set, tipo, eu não acordei um dia, fio, olhei aos pés e foda-se, tu, gordo, tá vendo? não é assim que funciona. Uhum. não é? E isso é uma cena que já me vem acompanhar. Já fui muito mais magro, já fui tão magro como tu. Mas depois, tipo, há alguma cena. O <risos> quê? <risos> okay, não me digas que isto vem do. é um o gajo, é um gajo magro, eu, outra foda. Aqui todos os dias. <risos> Porquê? Mas o quê? Já, já foi discutido aqui. Que tu não eras magro? Não, por isso uma de Não, não, não, é sim, não, é sim, não é Ele ir ao armário, ele finalmente mereces as bolachas. Não, mas, mas sabes, mas que... sabes Desculpa, desculpa isto, isto, só. Isto, claro. Não. Não. Por favor. é verdade. Não, mas só para... Hum, eu, eu acho que por acaso é já, já ultrapassei. Já ultrapassei essa fase do tipo... Lá está, é o que eu estou a dizer, do meu ponto de vista, eu fiz isso num sentido preguiçoso de escrita. Que era, eu estava a tentar escrever... Sou, estava, eu, imagina, quando eu queria fazer o primeiro texto, e aí vivo é Louis C.K., tentei perceber como é que ele fazia o jogo de palavras, uh, tentei perceber que tipo de piadas é que ele fazia, como é que eu podia também fazer uma cena que apanhasse pessoas desprevenidas, e tem algumas que apanham até assim um bocado desprevenido, uma cena do Doraemon, como quando digo que há ah, uma vez fui estar para fora, para mirandela, e o pessoal ri -se sempre estás a ver? Uhum. Digo, vou estar para fora, vou para a França, Isso é Uma piada de merda, mas, mas no, segui é um no, seguimento, <risos> no seguimento, estás a ver? No seguimento, estás a ver? Pronto, acaba para apanhar as pessoas um bocado desprevenidas. E eu não estava a encontrar nada, então, ponto, peguei em mim, estás a ver? E comecei a fazer aquelas fat jokes tipo certo. muito básicas, estás a ver? Aquela cena tipo, ah, mas aquela ideia era. O teu propósito aí não era e, e eu... exorcizar nada, era não, só fazer as pessoas rirem. Então é, aquele não... era o recurso mais fácil. É, não, não, já não estou naquela cena de. Não estavas a, a dar uma de Não estou a dar uma de Bo Burnham, tipo, aí vou expressar aqui a minha depressão. Estás aí. É uma... Não, porque eu, senão, se fosse se assim. Se o Bo Burnham fizesse isso em tweets, o cachorro já não gostava disso. <risos> <risos> se o Bo Burnham fosse um chato do caralho, ou as pessoas via mais, mas que Não, mas imagina, estás a ver, não. não Aliás, se eu tivesse feito da maneira que eu fiz, estava a fazer errado. Porque eu não estava a trabalhar o texto de uma forma construtiva. Estava só a ser gratuitamente. fat jokes. E, um, e eu, eu quero me distanciar um bocado disso. Eu quero fazer outro tipo de texto, estás a ver? Porque isso era isso era tipo o, o pé da entrada, estás a ver? era perceber se eu tinha presença em palco e conseguia fazer as pessoas rir não, presença tens agora... é? nossa nice. <risos> <risos> desculpa, Bruno obrigado por terem assistido ao nuance não se pode dizer isso porque ele já foi gordo a questão aqui é hum, de... já foste? daí aquela reação mais ainda uh, <risos> bem-vindos ao rapaz <risos> um, It takes one to estás a one a ver? <risos> Ah, estás a ver, não, não, não, não, não, não uso ainda. Eu, eu gostava de um dia escrever hum. cenas um bocadinho, por exemplo, uma vez eu, eu só uma vez que eu tentei experimentar fazer uma coisa mais íntima que era a cena de fazer a viagem para Matosinhos todos os dias que consumia-me duas horas, era duas horas para lá, duas horas para cá, então eu comecei a reparar em várias cenas, então eu, eu fazia, tinha um mini skit sobre isso que era tipo as divisões, estás a ver do metro, Estava a fazer tipo uhum. bebê a vida salvagem, urbana. A piada mais cansada... A Também. piada mais cansada que há é dos bonecos dos com o GPL. Mas é. Já não posso. Por acaso não fiz essa. Ainda bem. Mas, <risos> mas era um bocado de então, tipo, dividir os substratos sociais do metro. Certo, é. certo, certo. E depois mas, eu disse... Mas a constância com a harpa já se pode fazer, não é do metro? Não, o pior, a cena é que não existe, não é? Mas passa é. a existir? Faz isso? Olha, Obrigado. sou Fernando Rocha. <risos> e é eu o tio Urso e no Mato do Porto vissem a, a, a Clarinha a, a tocar a harpa é. já seria diferente. Um, e eu, eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha uma cena que era tipo: opá, eu falava sobre isso. Estás a ver? De tipo, a nossa geração está um bocado na merda. Não temos as mesmas condições que os nossos pais. tipo os nossos pais antigamente para comprar uma casa, pá, davas um saco de feijões e apertavas a mão, tinhas uma não, não, casa, não é? Mas era bem assim. Sim, <risos> sim mas estás é, a extrapolar tipo a situação era isso. Tá -ver? Os meus tios têm uma casa mesmo fixe, foram se construir, -tudo. nós agora não temos essa possibilidade. Temos trabalhos de merda, temos que ir para sítios de merda, perdemos imenso tempo e eu acabava o coisa com... Pá, e é por isso que nós fazemos noites como hoje valer o dobro, estás a ver? Porque eu sei que nunca vou recuperar essas duas, essas quatro horas de metro uhum. que eu perdia. E, e algumas pessoas ficavam tipo, ó oh", mas não puxava toda a gente. Porque eu acho que ainda não tenho também o público certo para fazer isso, estás a ver? Mas eu gostava hum. de também apelar um bocado a isso, hum. estás a ver? As cenas assim mais fodidas, estás a ver? Claro que melhor escritas, porque lá está. A pessoa está sempre a aprender e eu tenho que estar sempre a escrever. Wow. Mas eu escrevo, eu escrevo 30 cenas, aproveito duas, claro. estás a ver? Mano, daqui, estamos ah. aqui. Neste momento, João, página de memes, estás a ver? Está uh, a começar no um stand-up, um, género? Tu não começas do 000, zero, zero, zero, porque de facto tens uma página que te pode dar um background que muitos humoristas não têm. Sim. Tu consegues reconhecer isso ou achas que não, que sei, não existe? Uh, sim, porque imagina no fundo os memes acabam por ser muitos, não, mas alguns são one liners não é? Claro que tem a ajuda visual de, de meter lá umas merdas aleatórias mas consegues perceber que mesmo as descrições que eu Sim. faço é Há coisas que batem, estás a ver? Tipo conversas que... Tipo, acessa, imagina, tenho... Uh, há coisas que preciso de ajuda mesmo visual, tipo Eu tenho um meme que é, tenho um Taj Mahal e eu digo, agora Taj Mahal, muda-te, uhum. estás a ver? Mas há outros que são online, estás a ver? Tipo, ah, vim para os meus pais e disse Sou bi, vigilante noturno, estás a ver? Uhum. <risos> <risos> <risos> Esse é tão estúpido irmão. Esse é tão estúpido. Oh mano, esse aí. Juro-te é, é que os bonecos são tão estúpidos, mano. Esse meme está tão estúpido, bro. Ou tipo, uh, miúda, se fosse um triângulo, se fosse o lado mais comprido do triângulo, eras uma hipotesuda. Tá yeah, e <risos> eu também disse sem assim, palco e não bateu tanto, estás bate, a ver? Não. não, é diferente. É, é, é, a linguagem é diferente. Imagina, desenhos porque... fazem muita coisa. É, num meme, meme, se calhar. Claro que há todos os tipos de reação, mas se eu for se eu tiver a ver stand-up, a melhor reação é uma gargalhada alta que eu posso ter no meme, que é o que normalmente acontece é com ela, os teus. É o é de nariz. Exato. É. Pronto. Aquele, aquele imediatismo. É. Por exemplo, no, no, no que o Castro faz é chegar ao fim o cabrão. E sorriu. <risos> há reações diferentes, mas nem sim, todas sim. São, são tão extravasadas. É. Por exemplo, há um, tipo, há um tipo de memes que eu não consigo. E... e eu, eu sei que o Castro quer terminar e bem, mas eu só queria fazer uma pergunta. Há um Sim. tipo de memes que eu não suporto. Okay. São os meus. És <risos> <risos> <risos> meu vigilante, não Obrigado, memes. memes com guardar arte <risos> e montagens ah, mal feitas. É. Que são, são os memes políticos. Pessoal a tentar ter piada através de memes. Como a IEL teve sucesso a fazer isso? Ah, há, não sei sim, se conhece esse fenómeno sim, das sim, páginas sim, sim. políticas sim, sim, a tentar fazer sim. memes super uh, sketchy. Sim, no Instagram, é. para mim, a iniciativa liberal é a melhor página de memes que existe. Está ah, ok, mas eu não estou a falando do. Mas a assim, senhora é que a Iniciativa Liberal tem uh, toda um, uma equipa de marketing atrás dela a fazer é aquilo, e O Chico está a falar daquelas pessoas, que é tipo o Tozé. Que o Tozé é do bloco, ou o Tozé é do Faste? PSD, ah, ou dos. Pá, que que e os uma uma próprios criam memes Criam tá Os subsidiários. Tipo... <risos> sim, tipo. Subsidiários. Os lesados do. Os <risos> acionistas. O, o, o, o, o, o, o, o Tozé e a Anitta criam uma página chamada Consciência de Classe <risos> Ver. E Você metem lá. Boa. Já existe, -se pai. não faço ideia. <risos> <risos> não, mas eu percebo a minha vida, dessa Ai, se me Nem piada, nem substrato não, político, nada. Não, não, porque não, porque eu eu... Acho que, mas eu acho que isso é isso que acontece: que é, quando tu queres juntar dois. Porque imagina, é muito difícil, eu acho que é mesmo difícil. Eu... Poucas são as pessoas que eu conheço que têm essa capacidade. E estou a falar, tipo, a, mesmo a nível internacional, então, obviamente, tenho um conhecimento muito reduzido, mas mesmo assim, tem mais conhecimento de humoristas que muita gente, mas é muito reduzido. Yeah. Poucas pessoas conseguem ter muita piada e serem politicamente tipo, uh, eu não estou a dizer não, não quero dizer que seja Engajadas, sejam, é palavra que Não, não, é, não era engaja sim, engajadas, sim, mas um, conscientes certo. Uh, Eu não, tô, não não preciso ser de, de, de, ter a minha visão das coisas pode certo. ter outra visão, mas tipo, que eu, eu, eu reconheço que esta pessoa, certo. porque o humor e a política andam de mãos dadas sempre foi historicamente, tipo, desde, uhum. desde os reis, estás a ver, só que acho que não, estás a ter tu tens de ser uma pessoa muito, muito tens de ter piada para caralho, pessoa não funciona que e certo. tens de ser uma pessoa muito... tem de ter muito sumo, certo? tem de ter, de ter muita consciência é. do que estás a dizer ser. mas agora o paradigma parece estar a mudar olha, o Diogo Farr, o Anna Gadsby que são pessoas <risos> super populares dentro dos... Do, dos do, no caso do Diogo Farr nacional mas da Anna Gadsby internacional dos maiores specials do Netflix são dela eu vejo aquilo, não morreu uma única vez, para mim não me dá nada de novo é algo que não me acrescenta minimamente mas há imensa gente que acha que considera aquilo consumir humor. Pá, sim, que aí é. a nível político é muito bom. Mas imagina, a Ana Gatsby sabe construir um texto. Sim. pessoal pessoal da página dos memes não. Sim. é feliz mas por exemplo, eu acho que tu consegues fazer isso, <risos> acho que o CK, o CK é muito bom no, tipo, não o CK sim. tem uma, uma forma de ver as coisas estás a ver, sendo que a, a, a política está praticamente em tudo que seja uh, questões sociais uhum. posso dizer então, isso? Um, um, olha, o, o, acho que ele até ganhou um, um prémio mark e foi este ano, o John Stewart o John quando -se -te, tens misteria a juntar, como em algumas faz o Ricardo Araújo Pereira, quando tens misteria a juntar esse assunto que é tão tão sério, porque tem que ver com a vida de todos nós e é chato, é burocrático, ou é tecnocrático com humor, tá bom. Pronto, vamos então um... vamos então por um... Porta a andar daqui para fora! Não, vamos então fechar <risos> mas eu queria só que me respondesse esta pergunta que é hum. como é que tu, que de não, não, não respondeste, como é que tu gostavas de ver Brotas? Eu sei que é uma é futurologia. Daqui a 5 anos? Não, não, daqui a três. Daqui a três? P não, mas o que é que tu fazer, bro? imagina, tu não tens, tu estás no início, certo? sim tu iniciou não o fogo, depois o fogo acaba sim neste momento tu não tens aquela merda de tipo eu quero fazer isto, quero fazer isto mas quero fazer um especial daqui a uns tempos daqui a uns tempos daqui a uns tempos daqui a uns tempos daqui a uns tempos vais fazer um vais fazer um especial ou quero, olha, quero agora juntar fazer muitas, muitas, muitas casas stand-up estás a ver? Quero criar aqui uma base fixe para mim para os memes, continuar com os memes porque gosto de fazer mas puxar isto para um lado ah, ou sim. juntar as duas coisas não falámos dos dos, dos, dos memes que era uma coisa que podemos falar, vai falar noutra altura não precisa ser agora, uh, mas o é. que é que tu gostavas de fazer? Eu moro aqui ao lado Caramba, filho, porra, eu moro aqui Eu moro aqui ao lado, posso voltar no outro Podes ser. voltar, claro, <risos> bro uh, Mas o que é que tu gostavas de <coughs> um... Não, imagina, eu, os memes é, uma ce... é um hobby é uma cena que, por acaso é uma cena que, por exemplo, para mim trouxe muita coisa boa. Conheci muita gente que me está a abrir portas para fazer stand-up comedy, estás a ver? E, por causa, e eu chego lá e o pessoal sabe quem é que eu sou, conhece a página, isso é muito fixe, estás a ver? Mas não é uma coisa que eu me quero apoiar, por isso é que eu estava a dizer no início. Eu quero criar a minha própria identidade. E pá, daqui a três anos eu espero que já tenha algum, algum calo, não é? a nível artístico... E que já tenha pronto, evoluído não só a nível de espetáculos feitos, mas na qualidade deles, na exposição, estás a ver? Porque eu tenho conhecido muita gente do mundo da comédia, muita gente muito, muito fixe. Por exemplo, se eu não tivesse sido aos meus hábitos, não tinha, não tinha conhecido o rapaz que, que faz noites de um pinguim. Quer dizer, tinha conhecido porque eu tinha ido lá e inscrevia, mas se claro, não era a mesma coisa, estás a ver? Porque... Ah, é um processo de inscrição, tira, tira, tira tira um recrutamento. Nos... não recrutamento. É tipo... Há em cima da mesa, de lá <risos> e apontas. <risos> e no canto, no canto há um sofá preto. <risos> Exato. Não, e tipo, depois me... confessas -te. Não, tipo, é. imagina, no Pinguim, eles dizem assim, temos, micro, temos mic, open mic, não é Que te mandas mensagem, viu? E eu, por acaso, já tinha conhecido o rapaz, porque tinha estado com ele, tínhamos estado a passar a noite, estás a ver, a beber uns copos, a falar. E é um nível de intimidade diferente. Network in Exatamente, estás a ver? é um nível de intimidade de conhecer as pessoas a um nível. É o que eu estava a dizer. Tipo, Eu podia ter te chateado a cabeça e tu podias ter gostado de mim ou não, e eu ia acabar por estar aqui na mesma. Mas acho que da maneira que a gente se conheceu foi uma maneira muito mais orgânica que dá, dá, deu mais frutos, estás a ver? Pá, uma pessoa não é Eu não digo só, pronto, olha, o António Castro é um gajo que faz cenas da net. Não, tipo, é, um gajo, é um gajo fixe, estás a ver? Pá, gosto minimamente do Castro, <risos> é diferente. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, Imagina, não só respeito aos três como pessoas que organizam isto, tem aqui a vossa cena, que é uma cena muito fixe, mas tipo vou conhecendo um bocadinho mais uhum. a nível pessoal. O que é que estavas a dizer? Não és tu que <coughs> dás muito valor à cena pessoal dos artistas? Só naquela coisa Estão em específico. Estranho. Só na coisa em. É, ah, é porque eu às vezes ouço-me <risos> a falar e penso: eu não penso bem assim. <risos> estás a ver? Ah sim, mas, mas, mas pronto. Para... Mas, para... mas, mas nesta cena do Twitter, não era, isto, isto, isto, isto, isto eu penso. Agora, se calhar eu não me estava... Não, não, se normalmente... usares este argumento para outras coisas, ele muito provavelmente vai dizer ai, eu não penso isso, eu não penso ya, isso. Já, tá estás a ver. Mas, nesta Mas, coisa mas, mas, mas, mas, mas estás a ver, eu... Mas estás a ver, eu... eu <risos> se um dia estiver desempregado, mas te pegar em boa merda. Vou fazer edits. Caso <risos> <risos> te contradiz quatro vezes no mês. <risos> mas estás a ver, tipo, é essa cena de... Estás a ver, eu gostei de conhecer o pessoal a nível... Claro. Eu acho que é não sabemos expressar corretamente, porque eu não me contradigo a nível de que é que eu estou a dizer naquele momento em específico. Tu naquele momento pensas aquilo. Eu acho que é que tu não pensaste o suficiente antes de falar, antes de vires para aqui ou o que fosse. É um sentimento e mandas. E por isso é que ainda não expressas bem porque ainda não te formulaste bem a tua posição relativamente a algo. Não, acho que os comediantes são quantos no Twitter, acho. Sim, não é. Não estou a falar dessa opinião em geral. Ah, em geral. Falar em geral queres que queres para lá andar quer vamos fechar o podcast olha foi Pronto. um prazer Johnny uh, acho que és uma pessoa extremamente engraçado acho mesmo e é assim que vamos começar a fechar vai-te embora <risos> <risos> uh, te, acho que tens um futuro excelente pela frente espero espero mesmo que tu continues no humor Tem, acho que vais ser uma das, das pessoas muito boas e quem puder ter a oportunidade de ver ao vivo que te veja ao vivo isto aqui é se não gostarem podem -me foder assim a mim. Um, que eu tenho a certeza que vão curtir, que tens muita piada e desejo tudo o melhor para ti, bro, sinceramente. Tens alguma data em uh, agendada que possas partilhar? Não? Ainda Portanto, não. pessoas, promotores, etc, yeah. já sabem. Se um dia é, precisares de um pros... agente, Paguei quando eu, quando eu tivesse irroso... Porque vocês é. estão bem, não é? É a mesma cena que... Para semana, então, falamos. <risos> que são um agente que tem os contactos dos, dos clubes fixos, festivais, estivais fixos todos, as pessoas que se estão bem com ele é que vão lá, não é? Eu já estou aqui a pôr. Eu posso sim se me sentar à frente, se me pôr no outro, para eu pego isto. <risos> é, no, meu. Meu, no meu pequeno Nuno. Ah! ah okay. <risos> Comportem-se. O meu pequeno Nuno. <risos>